Fala, rapaziadinha maneira, tô brotando aqui pra mais um podcast, dessa vez eu trouxe esse cara brabo aqui que já tá marcado pra vir há um tempo, <risos> mas o cara tava me enrolando pra vir, é, mano. falou que eu não tinha assunto, lar, ah eu não tenho assunto. Não sei o que o cara é, mano, mil vamos anos ter, de pagode. Vamos ter que torcer bastante aqui pra sair alguma parada. Ah, mas... que isso, cara. Não é? Assunto a gente tem, mas talvez não seja tão interessante pra galera. Mas acredito que vai ser. Não, com certeza é, pô. Você conhece bastante gente, você tem bastante amigos, tem bastante gente que vai gostar de te ver aqui. E, pô, já desde, desde já. Primeiramente, né? Aí, moleque. Seguindo os protocolos. Coisa linda. Guerreiro, pô, maior satisfação te de, de receber aqui. Valeu, não. Valeu Confesso que, que a falar. satisfação é minha mesmo, pô, velho. Total. Tamo junto, junto, Gosto do seu trampo. Te enchi o saco pra eu vir. <risos> não, quem okay. eu enchi o saco pra você vir. Não, primeiro, primeiro, primeiro, o que aconteceu primeiro? Você me chamou. Você falou assim, pô, vamos lá. Falei, pois, não tem história. Vou contar o quê, mano? Ah, não tem história, o cara. Mas é aí depois, velho, eu falei assim, caralho, acho que vai ser maneiro ir lá trocar uma ideia. É, contar com um certeza. pouquinho. Um pouquinho do que eu tenho, acho que vai dar pra galera. Eu ainda gostar, acho, aí. eu ainda acho que ia ficar mais da hora se a gente tivesse matando a garrafa de uísque. <risos> não, rapaz, <risos> eu não bebo, cara. Você tá doido? Olha, eu sou o único? Não, o único não, tem outros, mas cara, não bebo, velho. Não bebo, não, rapaz. Nossa o Senhora, seu bebê, não eu sai não bebe, rapaziada. Seu bebeu sai dando cambalhota aqui dentro, rapaz. Então, e eu nem sei dar cambalhota dentro. Isso mesmo. que você é maneiro, imagina. É só um duplo tu escarpado em cima da mesa. Não, rapaz, Nossa Senhora, você <risos> é doido. Faz Guerreiro, filho, não. Então, pra quem ainda não te conhece, que eu acho que é bem poucas pessoas aqui de Volta Redonda, mas a galera. Tem uns amigos aí de outra cidade que estão assistindo o podcast. Se apresenta aí pra rapaziada. Então, galerinha, aqui quem tá falando pra vocês é o Chu. É Schuster, né? Mas Schuster, pô, nada a ver, né, mano? O que, que meu... é Schuster? Cara, Schuster era um jogador de futebol, velho. alemão, meu pai achava que o cara era melhor do que o Pelé, mano. <risos> é papo reto, porra. Aí foi... Só que o nome do cara é Bernard Schuster. Ah... Porra, aí meu pai podia ter botado um, um Bernard, Bernardo antes, né? Né, velho? Não, porra. mas você ia ser Bernardo. Então, mas, porra, melhor do que Schuster, velho. É, Schuster é maneiro, pô, Ah, que não, isso, mas cara. aí eu... Pelo menos você nunca vai ter outro cara igual você. Aqui em aqui, Volta é Redonda, pelo menos é que não. é ruim, velho. Porra, é porque eu não faço merda, mas se eu fizer merda... Todo é só mundo... você. É só eu, bicho. <risos> Ó, na mas... época da escola, tudo era eu, mano. Tudo era eu. Ah, é Faculdade... Schuster tudo era ah, eu mano é o Schuster. tudo mano cara mas isso é bom isso é bom igual no último podcast que saiu aí veio o DJ Lucas Melo e veio o DJ Lucas Melo de, Man... de barra do Piraí uhum. e eu acho que em Barra Mansa tem o DJ Lucas Melo né? aí aí eu até falei pro cara pô mano você já foi confundido aí ele falou pô geral acha que sou eu às vezes quando aparece Fly não sou eu tal <risos> Mas aí ele falou assim: eu fico com medo dos caras fazerem merda, é, né? É, o cachê é dobrado. Vai tá que alguém né? faz merda com outro DJ Lucas Carmelo e era do outro. Olha e merda. É doideira. Então é, eu, eu se eu fizer merda sou eu mesmo, amor. É você mesmo. Se eu fizer cagada, filho. É o Chustem mesmo. É sou eu. Mas aí eu auto me nominei Chu. Chu. É, fica mais fácil, né? Agora cara? eu só vou chamar ele de Chu. Isso, pô. Vou essa ver de longe na vila. Fala, Chu! Olha aí. É carinhoso, é, velho. É carinhoso. É carinhoso, pô. É mais, mais calmo também. É, velho. mano. É então, é eu sou o Chu. Hoje em dia eu tô trabalhando com moda. Sacanagem, gente. <risos> Tava na Fashion Week. tava num desfile em Milão ontem, vim hoje pro Brasil só pra esse podcast. Só, somente. Amanhã tô vou 10 horas da manhã pra Dubai. Uma roupa sua é quanto? Quando ah, alguém pede pra de você desenhar. Ah, qualquer 5 mil aí tá pago. E você que veste o Léo Mito, né? É, cara. <risos> <risos> Sacanagem. Inclusive, falando em Léo Mito, hoje eu sou músico da banda do Léo Mito, tô com ele. Pô, eu e o Leonel, a gente tem... Ah, não vou aqui ficar falando do não, Leonel, rasga né, ceda, mano? porra. Mas rasgar. assim, cara, eu e o Leonel, a gente tem uma história de, de porra, a vida inteira, velho. A gente é amigo. Desde a infância, né? De infância, cara. Tanto... Pô, eu podia ter trazido, marquei bobeiro. A Tinha foto... uma foto, mano. A gente falou do dia, O Leonel falou. Uhum. Tem uma foto, a gente desfile de 7 de setembro, a gente uhum. vestido de ceninha. Pô, hoje eu não tenho cabelo mais. Não vou tirar aqui pra não ficar feio no vídeo, tá, galera? Mas, na época, eu tinha um cabelão grandão, mano. Cabelão enroladinho assim, tá ligado? Uhum. Eu parecia o Ayrton Senna mesmo, velho. Uhum. E eu fui o centro das atenções. E o Leonel foi também, de, de ceninha. Pô, e a gente é amigo há muitos anos, velho. Então, nossa história... Qualquer coisa que eu for falar aqui em relação à música, vai ter o Leonel. Não tem jeito, galera. Isso é, é bacana. E é uma parada um pouco... Não é tão difícil, né? Mas são poucas pessoas que conseguem Carregar uma, uma amizade, assim, é, de velho. anos. Eu, Isão, graças a Deus, assim, cara, eu tenho muitos amigos, assim, que eu cultivo muito, de muitos anos, cara. Graças a Deus eu me dou bem com todo mundo. Uma vez eu ouvi um cara falando que quem se dá bem com todo mundo não presta. Mano, isso aí é por sua conta, <risos> velho. porque Como assim? Eu presto sim, eu sou um cara bem gente boa e eu me dou bem com todo mundo, cara. Não tem problema com ninguém. Assim, às vezes fico triste com algumas paradas. Uns tempos atrás fiquei triste, mas não. Assunto que não vem ao caso, porque já passou. Ah, mas assim, coisas que a gente fica. que acontecem com várias amizades. E é, amizade é quase tipo um casamento, né, cara? É. Você mano. briga, você fica triste, mas depois você troca uma ideia. Você é, igual. Lá. Foi você que me perguntou hoje, mano. O quê? Não, cara, alguém me perguntou, pô, mas você e Leonel, vocês não brigam? Eu falei, briga, velho. Só que a gente resolve na hora, velho. Eu e o Leonel, a gente nunca ficou sem se falar, velho. Isso que é importante. É, mano. E a gente, assim, a gente teve um projeto que eu, eu posso falar, foi um projeto grande, enorme, que foi o Mitos do Samba. Uhum. E, mano, e era muito difícil cuidar do Mitos do Samba. Assim, éramos em seis no início, né, mano? Uhum. Aí um logo saiu no começo, ficamos em cinco. Aí o Babalu foi, saiu, voltou, depois saiu de novo. Aí ficamos em quatro: Dinho, Pita, Leonel e eu. Uhum. Já quase no finalzinho do mito, o Dinho saiu, aí ficamos em três: Leonel, Pita e eu, né, mano? Uhum. Só que, pô, Leonel e o Pita, bicho. <risos> é dois filhos desencapados, velho. Assim, eu posso falar aqui porque todo mundo fala, velho. Os meninos mesmo falam. O Mitos durou o tempo que durou por minha causa, mano. Uhum. Porque quem segurava as ondas, tipo assim, tinha vezes de. de... Cara, é engraçado falar, mano. Tinha às vezes de, de, tipo assim, o Pita falar assim: chut, vai lá e fala com o Leonel que é isso, isso, isso. Aí o Leonel, poxa, vai lá e fala com o Pita que é isso, isso, isso. Dos caras. Mas assim, são amigos, velho. Uhum. São amigos. Só que tinha essas paradas, duas pessoas de personalidade muito forte, mano. É. Então eu tinha que ficar ali no meio termo, intermediando tudo. Entendi. Porque senão, irmão, era tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, velho. Falei, então, galera, não vamos aqui, velho. Não é assim, pô. Mas vamos calma, aqui, mais mano. devagar, é, tá. mano Mas... Mas vocês começaram... Como é que foi bem o início? É... Mano, vou falar um meu então, assim. De você, até, até, tipo assim, como é que surgiu a ideia de... Pô, vamos, vamos começar a tocar um pagode? Ou foi uma parada bem natural, tipo... Cara, alguém chamou e vocês começaram? Como é, é que foi? Mano, bem, o mano, seu início assim, o seu então, início da sua parte. Isso, vou falar do, do Schuster lá no começo. Cara, eu, eu era bitolado em Claudinho Buchecha, mano. Top. Cara, assim, de, de... Porra, o Buchecha mandou um vídeo. Olha só as ideias, velho. Olha a que ponto que eu cheguei, hum. cara. Buchecha mandou um vídeo pra mim, mano. O cara falou meu nome certinho. Ninguém fala, velho. Schuster. Falou Schuster. Schuster. Mano, através da Karina, inclusive, Karina, obrigado tá? cara. Foi um presente, assim, que eu nunca vou esquecer mesmo. O cara mandou um vídeo, porra, me dando parabéns, falando que, porra, que, que viu tocando um cavaco, que qualquer hora... Eu falei assim, bicho, você tá louco, velho. Que Bochecha dejeira. mandando um vídeo pra mim, é isso mesmo? Lá atrás, quando eu era pivetim, mano, meu sonho era ser um MC Claudinho Bochecha, velho. Eu era bitolado, assim, de. de... Os caras aí no, no domingo, no Domingo Legal, do Uru, uhum. uhum. eu não saía de casa, mano. O bagulho ia começar 3, 4 horas da tarde, de manhã cedo eu já tava no SBT. Você mandava dancinha? Você tá maluco, <risos> zão? Bicho, eu era bitoladaço mesmo. Um Claudinho Bochecha. E, paralelo a isso, tinha o Mamonas Assassinas. Nossa. Porque a época de escola, a uhum. época de criança, a gente fazia hi-fi, na Não, A hi-fi. Tá ligado? Cada um levava uma paradinha. É, uma coca, um, um refri. E, mano, o hi-fi era, era regado a Claudinho bochecha e Mamonas Assassinas. Com né? certeza. Eu então, disso. assim... Meu, e tinha meu também começo, o You assim, nessa época, e tinha. Nossa, ah, mano, tá Caraca, Caraca, tá ligado? Mano, os caras da Xuxa, é. né, mano? É. Isso. Isso aí era Então, ela, assim... Cara. Eu comecei a gostar de música nisso aí, mano, nisso. E minha irmã, paralelo a isso, tipo, vai arrumar casa, raça negra na altura, mano. Maneiraço. É, aí, e tipo assim, mas só que eu... Claudinho em bochecha, mano. Claudinho bochecha. Claudinho em bochecha total. Aí um dia minha irmã botou exalta samba, velho. Aí, negão, não teve jeito, mano. Aí pegou. Virou exalta que... maníaco, rápido. Mano, foi, porra, paixão a primeira escutada, mano. Na hora que começou, eu não vou cantar, mano. Minha voz é horrível. Não, de boa. Por favor, não faz isso <risos> comigo. Dá uma palinha. Mano... Nossa, <risos> mano. Mas na hora que começou, eu escutei a voz do Krigor, velho. Foi assim, caralho, é pagode, velho. É isso. É, mano. Telegrama a música. Bravo. Minto. Louca Paixão foi a música que eu escutei. Primeira deles. Aí, pai, compra um CD pra mim, velho. E meu pai, quando eu tinha 8 anos de... Fala, rapaziada. Tivemos aquele nosso primeiro corte, vocês já estão acostumados. E, meu mano, você tava falando... Seu pai foi trabalhar no trecho. É, mano. Aí o pai saiu pra trampar no trecho. Ficamos aqui, minha irmã, eu e minha mãe. Assim, doideira. Mas quando eu queria alguma coisa... Pô, minha mãe... Minha mãe, velho. Uma santa, cara Não vou nem falar muito, porque senão Pô, falar de mãe é foda Eu me é. emociono, porque minha mãe é foda Ó, aquela ali, velho Você tá doido, vou nem falar Daí, mano Minha mãe trampava na escola E Passava, lavava a roupa para fora, né, velho para somar A renda, né minha uhum. mãe, pô, pai, queria comprar o CD Meu pai mandou o dinheiro para comprei o CD da exaltação Aí, mano, começou o Péricles cantando Luz do Desejo. Aí, mano, falei, bicho, é isso aqui que eu gosto, é pagode. Virei pagodeiro bitoladasso. Ô, oh, fica quieto aí, pô. <risos> não, tá tranquilo. Nós estamos falando muito, imagina o vizinho não vai falar? É, é ué, tá com duido. certeza. Deixa eu falar, né? É, vamos falar, todo mundo fala, mano. Aí aí, aí, aí você aí comprou CD. Comprou o CD e escutei, velho. Pericão cantando Luz do Desejo. Aí me apaixonei mesmo, velho. Só que e, eu pô, sempre Como eu fui... não se apaixonar pela não, voz não... do Pericão, né, cara? Só que, mano, eu, porra, eu queria ser o Crigo, velho. Tá ligado? Só que eu, assim, não vou pintar o cabelo de louro né, velho? Que cabelo? Não, na época eu tinha, <risos> pô. Na época eu tinha o um cabelão bonito, velho. Mano, e fiquei bitoladaço. E assim, tudo era exalta samba, velho. Tudo, uhum. tudo. Aí, exalta samba... Aí, Claudinho Buchecha foi ficando um pouquinho aqui, assim. Ó. De lado um pouquinho. É, mas continuei gostando. Mas foi ficando, porque aí eu fiquei bitoladão em pagode. Aí, uhum. fez assim, mano... Quero aprender. Naquela época, não tinha internet, mano. Uhum. Internet era discada e só quem tinha dinheiro pra comprar, velho. Pra poder botar o negocinho lá no computador. Como é que era o barulho? Aquele barulho... Uhum. Tá ligado, tá ligado, né? então Eu, eu nem sou velho, eu né, tinha. cara? Eu lembro de tudo que você é, tá fazendo É, nós estamos tá um pouquinho velho também. Você tá o quê? 3? 3,2. Eu tenho 3,5, mano. É isso, gente, velho. É, velho. Então, assim, não tinha, velho. Pra aprender alguma parada, eu era revistinha, né? Ou uhum. revistinha. Não tinha jeito. Não tinha. Aí, mano. Mas nem instrumento eu tinha, porque... Não tinha condição, velho. Não tinha mesmo, velho, assim, nunca faltou, velho, pô, o arroz, o feijão, uma carne, uma mistura, sempre teve, graças a Deus, nunca faltou, uma roupa limpinha, nunca faltou, mas não tinha como esbanjar, velho, não tinha, pô, gente, do minha casa, a televisão que eu tinha, você vai lembrar, umas televisãozinhas pequenininha assim, uhum. ó, que era rádio e televisão, uhum, era a televisão que a gente tinha, a, a cama que a gente dormia era, era o, eram dois colchões, assim, que durante o dia era o sofá, à noite virava a cama para mim e uhum. para minha irmã, e minha mãe tinha a cama dela. Uhum. Meu pai já não estava lá em casa, meu pai depois veio, aí começou a melhorar a situação um pouquinho, meu pai arrumou a casa, fez um quarto para mim, um quarto para minha irmã, fez a sala, o banheiro mais legalzinho, enfim... História triste, o país já tá cheio, né, mano? Não precisa da minha, né? Mas eu, eu acho que não é nem história triste, cara. Eu acho que o brasileiro, ele é repleto de história de superação, né, mano? É, mano, as coisas... Tipo assim, velho, nunca foi fácil, nunca vai ser, velho. É. Não vai, mano. Eu tenho certeza que a mesma história que eu tenho, outros têm, talvez até pior. Talvez a sua também. Só que, mano, hoje eu tô aqui pra falar da minha. É a ah, minha história é isso, velho entendeu? Uhum. E eu, voltando, eu fiquei bitoladão no Exalta Samba, velho, apaixonado, e aprendia tudo, e caderno da escola, chegou um tempo que as matérias já não tinham como mais, porque ficava escrevendo música o tempo inteiro, uhum. e eu ficava bitolado assim em querer compor, mas amor com dor, aquelas riminhas bem... Uhum. Xoxa mesmo, né, mano? Mas fazia, velho. Mas já fazia as composições. É, também, né? fazia, mas, mano... <risos> Coisa horrível, velho. Coisa horrível. Bem de cabeça ou algo não, bem... que acontecia? Mano, eu não bem? sabia nem o que, que eu tava fazendo, velho. Mas de tanto ser apaixonado por aquilo ali, eu queria aquilo ali. Uhum. O que o Thiaguinho fala em entrevista, assim, que, que os pagodeiros eram os, os, os, os super-heróis dele... A comigo era a mesma coisa, velho. É a mesma história, velho. Eu ficava, aí fui conhecendo, exaltação, do exaltação, conheci o cara metade, do cara metade foi Catinguele, foi Negritude Júnior, só para contrariar. Mano, aí filho... Aí eu já queria usar roupa igual a dos caras e Mano, branquelão velho, <risos> todo desengonçado, não tem estilo pra nada velho, bota uma roupa preta, tá tudo certo, mas não, na mas, época mas, de pivete, mas tá, mas tem estilo, mas tá estiloso, não, pô. vai porque o preto combina com tudo né é. mano, mas na época de pivete, porra, mas queria ser igual os caras, e os caras iam em televisão com, com roupa brilhosa, com loucura né Totalmente... velho, e eu queria aquilo ali velho, uhum. aí, pô, Paralelo a isso, ia na igreja, tinha o um grupo de jovens da igreja, uhum. meus amigos, a gente estudava todo mundo junto. Pô, vamos montar um grupinho de pagode? Ah, vamos, vamos. Pô, peguei um pandeiro, falei, vou aprender, mano. Não, minto. Na escola tinha muito negócio de, de fazer paródia. Uhum. Aí nós fizemos uma paródia da música Dandá, do cara metade, bagulho de matemática. Não lembro a letra. Uhum. senão você vai fazer eu cantar Eu lembro, mas eu não vou cantar <risos> Mano, aí o, o pai do amigo lá Tinha um tantã em casa uhum. Falei, mano, eu vou tocar essa parada Nunca tinha encostado não Mas o que que acontece? Eu já tinha um ritmozinho Porque eu brincava de folia de reis na rua com a molecada velho E a latinha eu que batia Tá ligado? Uhum. Então eu já tinha um ritmozinho Por conta disso, falei, dá esse tantã aí Que eu vou bater Maria. E foi no talentão, mano, parecia que eu era o tantanzeiro da história, <risos> toquei na moralzinha. Passou-se o tempo, pô, vamos montar um grupinho de pagode, vamos, velho. Grupo, é, Intimidade o nome que a gente montou, não tinha nem harmonia, todo mundo batia, todo mundo, ninguém <risos> sabia, mano, tocar, a gente tirava onda, uhum. a gente tocava, a gente ensaiava e, e ensaiava, mano. Pra ficar junto a molecada, entendeu? Então, uhum. assim, eu comecei tocando tanta, porque o único que sabia mais ou menos um pouquinho era eu. Aí eu falei assim, cara, mas... E você tinha quantos anos na época que você criou o primeiro grupo? Eu tinha 12 anos. 12 11 anos. pra 12. Pivetão, mano. Eu já tô nessa estrada aí tem bastante tempo. E você tempo. é a maioria das suas... E você daí você começou a didata data, né, Parada? Total. Porque não tinha acesso a nada, mano não tinha internet. É igual hoje tem o um YouTube, a molecada vai lá ver como é que faz tal coisa Porra, velho, hoje em dia tá um mar de felicidade, velho. Suave. Na né? época, cara, tipo assim, a gente tinha que esperar a música tocar na rádio, uhum. tá ligado? Pra gente gravar na fitinha. Pra ter pra poder ouvir, entendeu? Pra tirar uma música, mas assim, até então eu nem tinha conhecido o cavaquinho. Eu falei, mano, vou aprender a tocar pandeiro, velho. Porque ninguém sabe né? no grupinho nosso lá. Eu vou aprender. Mano, aí aprendi. Pô, pandeiro foi o primeiro instrumento, assim, que de fato eu toquei mesmo, entendeu? Uhum. Só que aí, mano, esse cara, eu vou agradecer ele pro resto da minha vida. Porque ele tinha um outro grupo lá no bairro, na Vila Americana, que era uma galera mais estruturadinha, assim, entendeu? E tinha o um Moisés. Moisés era um. Pô, Moisés é. Cara, Moisés é um anjo, velho. O cara é foda. Porra, mano, desculpa xingar, tá, velho? Não, que isso, pode falar, para falar. Eu não tenho nem falar. costume de xingar muito, não, mas pra falar dos caras, uhum. a gente tem essa mania de querer exaltar os outros falar, e xingar, né, mano? Filha <risos> <risos> filé da puta! Esse, esse é, cara esse, é um filho da puta! Esse então é um Esse foda, é uma. Tá esse, Esse aí que você acabou de falar é um dos maiores elogios, mas ao mesmo é, tempo, mano. dependendo da entonação, você pode arrumar um com outro cara. que era o que fazia, era o estopim na na pra rolar, na, na é, mãe, Mas às vezes, dependendo da entonação Que o cara fala, você até tá elogiando o cara pra caralho é, Aí o Moisés foi O Moisés começou a aprender a tocar Cavaquinho E ele sempre foi muito assim Cara, você tem que tocar cavaquinho Mas você velho. não falou porque o cara é tão gente boa Você ia falar dele Por causa disso, mano Porque, cara, O cara olhou pra mim e falou assim Oxu, Você tem que tocar cavaquinho velho." E a gente começou Dali pegar uma amizade Porque o Moisés era mais velho que eu Uhum. Moisés já era de uma outra galera lá da rua. Uhum. Mas como a gente estava na mesma tribo na... depois, que era o pagode, a gente pegou muita amizade, mano. E o Moisés, assim, ele tinha, o pai dele morava na Vila Americana, mas a mãe dele morava no Eucaliptal Então o Moisés, o que, que ele fazia? Ele vinha do Eucaliptal e ele vinha a pé, mano, todo dia, pra Vila Americana. Porque, mano, as condições não eram boas mesmo. Não só pra mim, mas como pra minha galerinha toda, velho. Era uhum. difícil, bicho. Moisés vinha a pé, mano, cavaquinho nas costas. Ele estudava com o Stenim, com o estênio. O que ele aprendia, ele vinha e me ensinava, mano. Caraca. Pode crer? Ele falou, não, você vai tocar cavaquinho, velho. Eu vou fazer você tocar cavaquinho. O que ele aprendia lá, pum, me ensinava aqui. Aprendia lá, me ensinava aqui. E eu comecei. Só que, mano, eu sou um otário mesmo. <risos> Porque, cara, eu... Preguiçosaço, velho, entendeu? Eu queria tirar a onda. Porra, uhum. me arrependo tanto, ô Isão. Você não tem noção, mano. De não ter estudado, de, de, de achar que por eu ter aprendido, assim, vendo os outros, tava fodão, entendeu? Tava tá de boa, já. É, mano. Porque o que, que aconteceu? O Moisés vinha e me ensinava uma parada. Aí, lá na Vila Americana, tinha um pagode todo domingo na padaria lá na esquina. Uhum. Então, eu ia lá, o sorriso aberto, tocava porque e o Kaká era um deus, né, mano? O Cacá era deus pra mim, o Kaká era pica, velho. Então eu fazia o quê? Ficava olhando o Kaká tocando, pagode inteiro, mano. E ficava aqui, ó, no braço, aqui assim, Vendo o que, que ele tava fazendo, chegava em casa, revistinha, e treinava e lembrava o que, que o Kaká fazia. Só que hoje, hoje a gente dá muita mole pra molecada que tá começando hoje, que a gente... Até porque se a gente não fizer isso pra molecada é fácil, entra lá no YouTube e tá tudo lá. Na época, os caras viam a gente olhando a mão deles, os caras viravam, mano. Sério? É, mano. Não sei se por maldade, acredito que não seja maldade, velho. Mas os caras viravam, então. Aí voltando aí, a rapaziada do... Aí, voltando, aí essa molecada toda, o Dieguinho, galera, tudo aí era o grupo Que Delícia que era o nome. Uhum. Que delícia, era maneiro. Aí eu entrei. Mas eu entrei sem função. Só entrei. Falei, mano, vou entrar. Tá, tô no que delícia, porra, top. Mas vou tocar o quê, mano? Porque os moleques, <risos> todo mundo já tocava e tocava... Todo mundo já tá com seus instrumentos. Tocava e já tocava bem. Por ser um grupinho de bairro, e assim, a molecada tocava bem mesmo, mano. Pra época, tudo criança, os moleques eram foda. Uhum. Eu falei assim, caralho, eu vou ter que passar um dobrado pra chegar perto desses caras. Moisés falou assim, Chus, vamos tocar um banjo. que é a mesma coisa que o cavaquinho. Uhum. A mesma afinação, os mesmos acordes, entendeu? Só a levada é diferente. A levada do banjo é mais percussiva, né? Mais uma repicada. Uhum. É, o banjo é, vamos dizer assim, a paixão nacional do pagodeiro, mano. Quem toca gosta do banjo, tá ligado? O som é, é. diferente, né? É, Mas é um eu, bonito, eu, acho, né? eu acho que o som do, do, do, do, do banjo é um som mais encorpado, né? Um é, som mais... Eu acho um som mais foda, assim, tá ligado? Eu, eu sou apaixonado pelo banjo. Hoje eu toco uhum. cavaquinho na banda, uhum. porque meio que o banjo foi meio que deixado de lado, entendeu? Meio que assim, ah, pô tem banjo, se não tem, tá tudo certo também. Mas numa roda de samba, o banjo é foda, velho. Uhum. E é um som lindo, mano. Um banjo toca. bem tocado, eu não posso falar que eu sou esse banjo bem tocado, porque, mano. O banjo, ele dá aquela gingada diferente. Porra, é mano. Tá ligado? O Brunão, velho. Brunão, Brunão e uhum. Tuel. Uhum. O Brunão é doideira tocando o banjo. O Brunão gosta de cantar. O Brunão é pica, Eu sou Bravo. fã do Brunão. Nossa, Nossa, muita coisa. Ontem eu fui no. Ontem eu fui lá no. No Cid, e tava lá tocando lá. Tava rolando um. Uma roda ali, eu acho Ele que é f... a galera que tava ali mesmo. Ô, oh, o Brunão é... Ele é brabo. O Brunão é desenrolado, mano. Aí, mano, o Moisés foi e falou assim, cara, toca um banjo. Eu falei, beleza, Moisés, mas que banjo? <risos> mano, um banjo é, na época, um banjo é caro, velho. Hoje é caro? Na época, então, mano... Um banjo é quanto, mais ou menos? Mano, na época, eu comprei um banjo, foi 400 conto, mas é um banjo, assim... Uhum. Meia boca, não entendeu? É 400 conto na época é... Mano, porra, muito dinheiro, muito velho. Dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, 2000, 2000, 2000. É, vamos pôr assim. 2000, tipo isso. Na época, entendeu? É. O ano, 2001. Falei, tá, aí pai, precisando de um banjo, velho. E meu pai falou, e meu pai, tipo, por estar longe, meu pai não pegou eu tocando, não viu eu aprendendo. Quando eu pedi o banjo pra ele, ele falou assim, pô, mas você... Você sabe tocar isso? Eu falei, sei, pô. Porque ele nem viu nada, entendeu? Tava longe, uhum. mano. A gente não tinha WhatsApp, não tinha. Não tinha pô, como era, ver era as orelhão, coisas. não tinha como ver, mano. Uhum. Entendeu? E aí, pô, ele veio. Na época ele tava em Manaus, mano. Tava trampando em Manaus. Aí ele veio falou, pô, vamos lá comprar seu banjo. Aí fomos, compramos o banjo, mano. Maneiraço. Eu tenho até hoje esse banjo. Eu não tenho mais meu pai, né, velho? Eu perdi meu pai. Meu pai... Oxe. Em novembro, agora faz 17 anos que meu pai morreu. Caramba, cara. E eu tenho esse banjo lá. Tem... Tá lá, mano. É, meu, tá todo quebradinho, tá todo fodido, porque o imbecil aqui foi emprestando, emprestando, emprestando. Mas o banjo tá lá. Tá lá. Tá ligado? E agora eu mudei, tô morando no Roma. A gente tá arrumando nosso apartamento direitinho. Uhum. Mas uma hora ele vai ficar ali assim, ó. Vai botar ele vai, como um troféu. Pra todo mundo ver que. Foi ali que iniciou. Porque foi também, suadão, né? velho. Meu pai não tinha condição de comprar aquele banjo pra mim também. Porque ele tava trampando fora, então ele tinha que se sustentar lá. Ainda tinha que mandar dinheiro pra cá, pô. Pra, pra sustentar três aqui: minha mãe, eu e minha irmã. Só que minha mãe, porra, pereirão, mano. Minha mãe, fudida, ó. Não, aqui não vai faltar nada, irmão. Se ele não mandar, aqui tem. Entendi. Minha mãe é trampeira e foi. Meu pai veio e comprou o banjo pra mim. Aí eu comecei. Mano. Aí a galera quis mudar o nome do grupo. E na época o Fundo de Quintal lançou um CD chamado Simplicidade. Eu falei, galera, o nome do grupo é Simplicidade, velho. E foi. E aí a gente tocava. A gente só ensaiava, mano. <risos> de começo, pô, a gente ensaiava na casa de um amigo, a gente começava um ensaio, vamos pôr assim umas 9 horas da manhã, uhum. 10 horas da noite, a gente tava ensaiando ainda. Mas a diversão nossa era essa, velho. A gente. E nessa e nessa época aí você já, você já tinha contato com a galera que toca hoje com você? Ou, Não, totalmente. só o Total... Leonel. Mas o Leonel nem tocava, mano. O uhum. Leonel só gostava, mas nem tocava. Eu tinha contato com ele porque, tipo assim. A avó do Leonel mora na Vila Americana, uhum. então assim, por minha mãe trampar o dia inteiro e eu ia ficar sozinho em casa, não ia, então minha mãe me mandava para aula particular e tinha uma tia do Leonel que dava aula particular e o Leonel também fazia aula lá, então ah, a gente tinha contato, a gente cresceu junto mesmo, mano, de amigo uhum. assim mesmo, entendeu? Só que dessa galera eu só conheci o Leonel, uhum. aí, onde que eu tava, mano? Você tava falando... Meu pai foi e comprou. Que ele comprou, aí... Você já falou que ele comprou? Falou que você ia pendurar Isso. lá? Isso. Aí, mano, chegou o banjo. A gente só ensaiava, né? Isso que eu uhum. falei. É, do A ensaio. gente, porra, ensaiava o dia inteiro, mano. Mas, assim, a diversão nossa era essa, velho. A gente pegava as músicas, gravava no, na fita cassete, chegava no ensaio, escutava a música e tocava igual tava, velho. Tocava igualzinho. Eu lembro... Tinha, tinha aquela música, como é gostoso cair no samba. O cara do pandeiro fazia um, uma parada no meio da música, assim uhum. tipo um solo de pandeiro mesmo, tá ligado? Uhum. E a gente fazia igualzinho, mano. Igualzinho. Pam, pam, pam, para, para, para. Depois o solo entrava, a lua ilumina o terreno. Mano, era igualzinho, o grupinho era foda, velho maneira Vocês chegaram a tocar em algum lugar? Chegamos, mas depois de muito tempo, mano. Porque a gente uhum. ficou ensaiando um, durante um bom tempo mesmo, porque a diversão nossa era essa. Tá ligado? Ensaiar. Uhum. Tinha namorada, tinha namoradinha assim, mas não tinha compromisso, não tinha conta pra pagar, não tinha boleto, né, mano? Então, assim, a felicidade nossa era ficar junto e tocando pagode, velho, o dia inteiro. Uhum. Então era isso. Aí, um belo dia, falei, galera, vamos tocar, velho, vamos. Aí tinha muita festa de bairro, assim, gincana. No Vila uhum. Americano tinha muita festa. Mas vocês ensaiavam e não iam, assim, tão atrás dos contratantes? Não, só... mano. A gente era grupinho de ensaio mesmo, de tirar onda e ensaio mesmo. Maneiro. Bagulho doido, assim. E vislumbrava sucesso, mas sem tocar em lugar nenhum. sonho mesmo, tá ligado? Uhum. Pô, era muita onda. E, tipo assim, tocar na escola a gente tocava. Porque lá no JB tinha negócio de show de talentos. Então a gente tocava o pagodinho na escola. Era maneiro. Tirava uma onda, velho. Uhum. E arrumava um monte de namoradinha por causa do pagode. Pegava os pessoalzinhos. Ah, mano. É, a, maioria... a latinha não ajuda mas aí apareceu ah, o cavaquinho é deu um talento deu uma arrumada tá ligado é, é o cavaquinho é ajudou muita ajudou coisa muito mano. é mano eu lembro que minha mãe trabalhava na escola minha mãe trabalha até hoje lá no Jb na secretaria minha mãe recebia cartinha das meninas de, oh. tipo assim sogra tá ligado porque paralelo a isso mano eu sempre fui muito ativo nas coisas igual o grupo de jovem eu que tomava a frente da parada. Uhum. Na escola tinha o Grêmio Estudantil, eu que era um dos, dos presidentes. Tinha Gincana, eu que assumia a parada. Eu sempre fui frente de tudo. Maneiro. Pô, Gincana. Ah, vai dançar o Ruge. Eu ia lá e dançava, tá ligado? Dançar lacraia, eu dançava. <risos> você dança... Mano... Então agora com você... <risos> não, agora não dá mais. A você dançava muito, lacraia, não. pô. Isso daí a gente tinha que ver, você dançava isso... lacraia. Oh, você não tem noção. Ô, oh, Leonel, quando... eu vou deixar aqui um pedido de você fazer um, um pedacinho do show. O Schuster dando uma Pô, você uma nunca viu os vídeos eu dançando no Instagram, não, mano? Não, cara. Eu posto, velho. Depois você procura lá no meu Instagram, tem vídeo meu lá dançando. Mas eu danço do meu jeito, velho. É, não. Pode não ser não, legal, meu... igual você dança, mas eu danço do meu jeito. É, pra ó, mim, tá sucesso. vou respeitar mano. o jeito do coleguinha. Isso, pô. É isso. Aí, mano, a gente tocava nas festinhas da escola. Aí, um belo dia, esse lugar que o Sorriso Aberto tocava, na padaria, o cara foi e falou assim, pô, vai ter o Sorriso Aberto? Mas vocês não querem tocar antes deles, não? Tipo, de tarde, assim, a galera for chegando, vocês estão tocando ali. Mano, nosso primeiro show, velho. Tinha que ver, Caralho. todo mundo. Abrindo a Pô, festa. Mano, foi assim, foi maneiraço, velho. Pô, a gente tocou com uma alegria, tudo ensaiadinho, tudo. E os caras do Sorriso Aberto chegou e viu um pedacinho. Uhum. Na época, assim, não falaram comigo, mas o, o Tatá e o Moisés, eles já eram mais velhos do que nós. Então, eles já eram bem conhecidos. Uhum. Então, os caras comentaram, pô, legal o trampinho de vocês, maneiro, velho. Vocês têm que tocar. Dali, começamos. Começou a aparecer. É, mano. Aí, a gente começou a tocar muito lá no Eucaliptal. Eucaliptal é o berço do samba, velho. Todo mundo sambista saía do Calipau. E a gente tudo pivete. Eu lembro que uma vez tio, o pai do, do Timão, o seu Carlinhos, falecido do seu Carlinhos, ele era meio que tipo um empresário nosso, tá ligado? Uhum. Mas ele ia para tomar conta da gente mesmo e tomar a cachaça dele. <risos> mano, que fizemos. A gente tocava no bar do Baiano. Do Baiano ou do Batista, mano? Que era do lado do Escadão, assim. Eu, se eu não me engano, é Batista. Baiano era o outro lá em cima, perto da torre. Isso mesmo. Uhum. No bar do Batista. Mas nós tocamos. De, e o Eucaliptal, assim, mano, se você Pum, no pandeiro, faz uhum, assim, ó. Junta de gente. É, mano, e a gente tudo pivetinho e tocando um pagode de maneira. E a galera tudo curtindo, velho. Uhum. Todo mundo curtindo. Deu um intervalo, a gente pivete, velho. Olha as ideias. A gente pegou uma garrafa pet, tem uma quadra embaixo ali, tá ligado? Fomos pra quadra chutar a garrafa pet. Voltamos pra tocar, todo mundo suado, todo mundo. <risos> e o cara, o pai do, do Timão carlinho deu um esporro de nós, assim, no meio da roda, velho. Né? Caralho. Pô, vocês estão querendo me fuder, porra. Foram jogar bola. Pô, <risos> que, porra, vocês estão achando o quê, porra? E vocês não viram que... maldade nenhuma Nenhuma, nisso. mano. Todo mundo pivete. Eu tinha 13, 13, 14 anos. Caralho, Mano, teve um show que eu fui fazer com o com Corda Bamba. Eu nem queria ir, mano. Não queria ir porque o Corda Bamba, o cara tinha uma fama de que enrolava os outros, pode uh -huh. crer. Só que esse cara era amigo do meu pai, mano. Ele falou assim, não, você vai, pô, vai lá tocar com o cara. Que é meu amigo. Fui. Mano, tocar lá em Vagem alegre Cheguei em casa às 7 horas da manhã. Não tinha celular, não tinha carro, não tinha nada, não cheguei lá. Seu pai é apavorado. Em Vamos só voltar um pouco. Você falou que você. Que você saiu lá do, do, do pagode e você chegou em... Aí você chegou em casa. Pô, mano, aí cheguei, cheguei em casa às 7 horas da manhã, mano. Tava meu pai e minha mãe sentadinho no portão assim, ó. Free, né, mano? Uhum com cobertorzinho em cima sem assim, me esperar. Aí desci do busão, entrei, minha mãe veio com um copinho de Nescau quentinho. Mas toma ele... e vai dormir. E eu estava ali mais na preocupação nem nem nem te deram a bronca. É, mano. Não, não deram. Eles, eles tavam... liberaram mesmo para ir, mas eu tinha 13 anos. Porra. Caramba. Mano, 13 anos, como é que você deixa seu filho sair assim, tá ligado? <risos> Hoje em dia você uh -huh. o mundo tá não que na época não não, não estivesse. Uh -huh. Assim, perigoso. Mas hoje em dia tá muito mais, mano. Mesmo com mais informação e mais, mais comunicação, é, hoje em dia, dia é mais WhatsApp, bolado que você época deixar. Não tinha, não tinha nem celular, mano. Mas mesmo assim, celular não existia. Devia existir época... aqueles tijolão, mas. Tijolão. Mais uma vez, ressaltando, não tinha condição nenhuma de comprar nada, mano. Uhum. Então, assim, hoje em dia, você não deixa seu filho com 300 sair, assim, pra tocar numa outra cidade, não. em Var -de Alegre, mano. Caraca. Eu nunca tinha ido, velho. Nem Pode sabia crer. que existia, porra. Vargas Alegre é barra do Piraí, né? É. Aí eles, eles ficaram preocupados. De fato, né, mano? Quem uhum. não fica, né? E eles estavam ali me esperando. A hora que eu chegasse, eles iam estar tá ali. Mas daí, antes, antes de cortar aí, você tava falando que. O que, que, que falar pra você quando você tava lá varrendo? É, mano, aí eu tava varrendo a porta de casa assim. Aí a pessoa passou, é, tá achando que a vida é um morango, que é só tocar pagode, né? Fala, Mas, nego, não sabe o quão difícil que é, mano. O quanto a gente passa um perrengue do caralho, mano, por causa dessa... Assim, Car... ó, porra, eu nunca usei droga, mano, não sei o que que é. Uhum. Mas eu falo com a minha namorada, eu falo assim, cara, a, o pagode, a música, pra mim é como droga. Porque eu não consigo, velho, parar. Você Se ficar sem, você fica... É, mano, não consigo, já tentei, velho. Não consigo, não consigo mesmo, velho. Cara, mas é, tem muita gente que acha que a carreira de músico é só glamour, né? Ui. Mas até você chegar numa área que você tá com, no glamour, pô, você passa por muito perrengue, mano, né, cara? Mano, sofre muito, cara, sofre muito. É contratante que, porra, hoje, hoje a gente sabe fazer um evento, hoje a gente vê. Então, assim, porra, não vem querer enrolar a gente, velho. Hoje vocês trabalham falar direitinho, que... tem um contrato, tem é, que ter direitinho. Não, tô então, dizendo assim, Não tem hoje, aquela coisa de, ah, ó, deu ruim. Hoje a gente sabe o, o que, que o contratante precisa para fazer um evento, porque a gente já fez um evento. Uhum. Então, assim, a gente sabe quando vai dar ruim o evento, quando não dá. Então, não uhum. adianta o cara... Pô, a casa do cara lotada, a galera comprando, a galera pagando para entrar. O cara vem falar para gente que, pô, que o bagulho não deu, que não vai ter como pagar o seu Nossa cachê, senhora. mano. Nossa Senhora! Nossa, então, cara... bicho, não adianta vocês virem hoje com essa resenha pra nós, porque não cola mais, velho. É. Cara, eu, eu trabalho... Eu aqui eu faço é, tanto a minha a parte de marketing digital pra artistas, né? Fazendo um impulsionamento pra artistas, quanto também é, essa parte de assessorar o artista. Uhum. Mas só que eu faço mais... Eu nunca fiz com um grupo de pagode, né? Sim. Porque eu acho muito complicado de trabalhar com um grupo, porque... É, quando você tá querendo passar a sua ideia para uma pessoa é uma coisa agora você passar a sua ideia para um grupo uhum. você tem que fazer um grupo inteiro entender o que você tá falando e pô, vamos fazer isso mesmo, eu acho muito mais difícil mas cara, o que eu aprendi no meio, nesse meio da música eu já passei muito essa coisa de às vezes o contratante falhar aqui ou dar ruim ali e tal então com o tempo a gente foi aprendendo também, é, botar não. um contratinho, botar um depósito antes, depois antes subir no palco outra metade, não sei o que, alguma coisa assim para não, não passar por isso de você faz a festa que a gente já fez, nós já quando eu trabalhava com, com o MC Ian e o MC Ramonzinho a gente, a gente saiu daqui de volta redonda fomos lá para para Boboi na Boboi é, é Angra você já eu já foi na conheço, Boboi mano. Tô a olhando, Boboi né? é, é em Angra, acho que é no Frade, acho que é isso acho que é no Frade mesmo, a gente foi lá pra Boboi, chegou lá na Boboi cara, um fly enorme, tamanho da parede assim ó, uhum. os moleque grandão no fly, só os dois assim ó, uhum. grandão no fly, MC Ian, MC Ramon, o combate não sei o que, não sei o que lá, o cara fez mó, Merchan que ia fazer o show dos caras lá, Aí fizemos o show, casa lotada, a casa lá, sem sacanagem, a casa lá é do tamanho do que aqui? Ah, cara, é tipo metade de um aero, aquele salão menor uhum. do aero, tamanho daquilo, negócio lotado. ou até maior do que aquilo, negócio lotado mesmo. No final do baile o cara falou isso, ó, deu ruim. Porra. Aí, que é que isso, os caras eram as duas atrações principais, como é que deu ruim? Casa lotada. É, mano. E tipo assim, velho, não é choradeira de, de músico, mas é coisa que a gente precisa falar, velho. Tipo assim, igual assim, no cavaquinho. Pô, um cavaquinho mais barato que você acha hoje é uns dois contos, velho. Cavaquinho bom, pra você, pô, botar na estrada. Um jogo de corda de cavaquinho, uns 10, 15 conto. Pô, mas assim. Você não tem que comprar um só, porque a corda estourou, irmão. Você vai fazer como? É. Se você não tiver mais ali pra repor. E estoura, irmão. Não tem jeito. A corda estoura. E eu né? já fui em pagode que o cara trocou umas duas vezes. É, porra, não tem jeito, cara. Então, assim, pô, pro cara vir. Você sabe que não deu ruim, velho. Pô, você tá vendo. Latinha pra caralho no porra, chão. mano. Aí <risos> o cara vem e fala pra você, pô, porra. Mano, não vai ter como te pagar não, porque não deu bom o baile. Pô, como que não deu, velho? E é, e é basicamente a, o que a galera fala também, né? Música é muito amor, né, cara? É a paixão. É, velho. Se você trabalhar muito pelo dinheiro, você não trabalha. Pô, a gente passa por tudo isso, cara. A gente passa por muita coisa, velho. Pô, de, de, de carro estragar no, na estrada. Mano, ia ser o carro, velho. É. Às vezes você sai pra ganhar sem conto você não paga a gasolina. Aquele não. assunto que a gente tava falando aí embaixo, é, a gasolina hoje baixo. tá 7 conto, velho. 7 conto e tá para aumentar. E às vezes, quando você vai no seu carro, você não tá gastando só a gasolina, nem Não velho. é só a gasolina, tá mano. Tá gastando o pneu, você tá gastando tudo, dele, tá gastando óleo, está tá gastando tudo. Então, assim, para acabar com, com esse lance de choradeira, galera, não tente enrolar os músicos, porque a gente sabe, velho, o que que tá acontecendo. Só que, às vezes, esses 100 reais vai comprar um leite, velho. É. Eu não tenho filho, eu não tenho filho, mas eu tenho amigos que tem. E que tá na noite para isso. Que tá na noite. E tem amigos... Essa pandemia, mano, não vou xingar não, ferrou muita gente. Muita gente. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho meu trampo com música, eu tenho orgulho de falar que eu sou músico, não formado, porque eu não sou formado. Uhum. Mas eu sou músico, vivo. Meu, o que eu ganho com a música hoje... É maior do que eu ganho no, no trampo, no meu trampo, que eu tenho a carteira assinada. Uhum. Entendeu? Só que eu tenho muitos amigos que vivem só da música. E a pandemia fodeu a vida dos caras, velho. De peão querer vender o instrumento... De trabalho. De trampo. É, o, é da onde o cara tira o dinheiro. Aí ele ia vender o instrumento, mano. Ele depois, ia fazer como, depois, quando volta, ia fazer como, né? Mano, bagulho assim, da de, de gente estar tá tocando na Moods. O cara com o instrumento dele, cara aqui ó, chorando, mano, porque ia ter que vender a parada dele, tá ligado? Caramba! É assim, a gente em cima do palco, tô falando porque eu vi, ninguém me contou, mano, eu vi, os moleques da banda viu, todo mundo viu, pô. Bagulho deu pegar meu dinheiro, Falando, mano, vamos ali, vamos comprar uma cesta básica. Eu, graças a Deus, Deus... Mano, a gente vem nessa vida pra fazer o bem com Certeza. Tá Deus é Daqui foda. Não é... A gente, Daqui eu sou... a gente não leva nada. Eu costumo falar que eu sou imagem e semelhança do, do fodão lá de cima. velho. Então, assim, Deus me dá a oportunidade todo dia vai travar, não? Mano? Não, eu só olhei pra ver <risos> se você vai falar uma parada bacana. Mano, Deus me dá a oportunidade todo dia de fazer diferente, um dia diferente do outro. Uhum. Meu irmão, você tem ajuda. Uhum. tá ligado? Se eu tô comendo, você vai comer também, pô. Se eu tenho 50 conto, o lanche é 25, vai ser dois lanches, o meu mano. e o seu, mano. É tá isso. ligado? Eu não gosto de falar, não, mas às vezes é bom falar porque serve de exemplo pras pessoas. Às vezes eu... Pô, irmão, tá sentado, chego lá, troco uma ideia. Pô, irmão, tá quanto tempo tá sem comer, mano? Pô, tô dois dias sem comer, velho. Pô, quer comer uma parada gostosa, mano? Vou comprar salgado, não, porque salgado não vai suprir. Quer um rango, velho? Pô, quero. Quer da onde? Ah, quero lá daquele lugar lá. Mas lá vai te satisfazer, mano? Vai. Então vamos lá buscar. Pô, não vou levantar aqui não, mano. Então fica aí que eu vou lá buscar pra você. Quantas vezes já fiz isso? Minha namorada tá de prova, velho. Não tô falando isso, galera. Pelo amor de Deus. Não é pra me vangloriar, pra nego achar, ah, o Schuster é melhor... Mano, tem coisa que eu faço que ninguém nunca vai saber. Só a pessoa. Cara, esses dias eu vi um. Eu vi um post seu que eu achei muito bacana. Acho que vocês. É, vocês levantaram uma casa, um negocinho. Então, foi? mano, é até falar. Cara, o Pio. O Pio era um dos malucos mais resenha que tinha lá no bairro, uhum. Pô, maluco, você viu o maluco tava sempre sorrindo, sempre feliz e zoando todo mundo. Gostava de jogar uma bola e jogava muito. Na cabeça de área ali. Era assim que era dele, irmão. Aqui, ó. Dominou e... Já era. Bom de bola. Aí o pio um belo dia, me sobe no morro ali, soltando o Pipa com a molecada. Não sei se tava soltando Pipa, jogando bola, não lembro o que que era. Mano, o pio caiu de um barranco. pô Mas numa altura foda, mano. Tá ligado? Quando chegou lá embaixo, o corpo do Piu fez isso aqui, ó. A cabeça dele foi lá no pé dele, fez um C. Caramba. Então, a coluna dele... Pum! O pio ficou paraplégico mano. Isso aqui, esse tampão da cabeça dele que fez assim, ó. Que isso? Tá ligado? Ele tem uma cicatriz aqui de fora a fora, mano. Putz. Aí, a gente tinha uma peladinha toda quarta-feira, mano, ali na aterrado A rapaziada lá na rua. Aí, o, o Juan veio pra mim e falou assim, Poxa, vamos lá no Pio, velho. Pô, o Pio sofreu um acidente, tá precisando de ajuda, o cara tá paraplégico. Falei, Pio, mano? Não é possível. Caralho, velho. Pô, o Pio... Correria, mano, o cara fazia os trampinhos dele de gesso Pô, vão lá Aí, sábado de carnaval A gente, eu e minha namorada, a gente ia dar um rolê Não lembro se a gente ia dar um rolê ou se a gente se, se ia ter show Não lembro, mano Perdão, não lembro mesmo Eu Falei, amor, vou passar lá no pio antes, velho Vou lá ver, tinha comprado umas fraldas é... eu Fui lá na casa dele Aí eu falei assim, caralho, como é que vive aqui, mano? E tão pertinho de mim, eu nunca tinha visto, velho Aí, na hora que eu entrei, mano, eu fiquei mais assustado ainda. Uhum. Fiquei mesmo. Porque um barraquinho assim que não cabia uma pessoa. De... O banheiro era do lado de fora. Uhum. E o banheiro não tinha chuveiro, não tinha descarga, só tinha o um vaso assim, tá ligado? Uhum. E, caralho, tudo no chão do barro assim. Aí eu entrei, numa, uma piazinha assim pra cozinha. Aí você entra assim, a cama que ele tava... Deitado, cara de fralda, nessa finura aqui, mano. Caramba. A mão dele atrofiada, assim, tá ligado? Falei, cara, eu tomei um susto. Falei, mano, não pensei que o Pio tava desse jeito, velho. Meu Deus. Tomei um susto, izão Tomei um susto, assim, aquele negócio de, de cortar o coração. Falei, cara, eu preciso ajudar esse maluco, velho. Mas ele mora sozinho? Não, mano. E, e assim, umas sete pessoas dentro do lugar que cabe uma pessoa só, mano. Caramba. Porque era ele, aí ele foi... Pra casa da mãe, né? Que era essa casa da mãe dele. Uhum. Tava ele, acamado, sem andar, ficou paraplégico. A mulher, a mãe, os filhos, os netos. Mano, muita gente num lugar que Meu cabe... Deus. Se coubesse duas pessoas folgadas assim, era muito, mano. Falei, cara, eu preciso ajudar esse maluco, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. Falei, Pio, você se importa se eu tirar uma foto sua e postar, mano? Mas, mano, olha a minha cabeça. Eu Falei, bicho, eu tenho... Não tem nem dois mil seguidores O que, que eu vou fazer? Mas a vontade de ajudar o cara era tanta Eu falei, cara, eu vou postar, mano Cara, e eu postei E olha assim, um sábado de carnaval Todo mundo viajando, mano Quem que ia dar importância pra aquela parada ali? Mano, eu me surpreendi com o negócio meio que viralizou, tá ligado? Um monte de gente todo tô... Não, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui parará. Eu Falei, eu vou buscar, mano. espera Só calma, porque eu tô sozinho, vou buscar E comecei, cara Comecei a ajudar o Pio Aí um belo dia eu fui Na casa dele, fui levar algumas paradas E ele reclamou comigo Poxa, não tô conseguindo evacuar, cara Não sei o que, tudo que eu tô comendo tá me fazendo mal Falei Preciso de um nutricionista o Elton Elton Bicalho O cara é pica, velho O cara é uhum. foda, mano ele Acho que trampa no voltasse Eu não sei, o cara dá aula na foa O uhum. cara é foda, velho É o melhor que tem, mano meu amigo, pô, meu irmão. Falei, oh, Elton, mandei para ele no WhatsApp. Falei assim, cara, não tem dinheiro para te pagar. Não sei como eu vou te pagar isso aqui, mas eu preciso da sua ajuda. Aconteceu isso, isso, isso. Preciso da sua ajuda, irmão. Cadê dois minutos? Ele me respondeu. falou assim: onde você tá? Falei, tô aqui na casa do Pio. Ele tô chegando aí. Passou dois minutos, ele chegou. Porque é tudo perto, o Vila é pequenininho. Uhum. Dois minutos, ele chegou. Na hora que ele viu, ele falou assim, caralho, mano. Pegou os exames do Piu, falou, cara, tá doideira isso aqui, velho. Esse maluco tá fudido, velho. Ligou um amigo dele, médico, o cara foi. Aí arrumou suplemento, arrumou alimentação do cara, que não sei o quê. Falei, mano, a gente precisa arrumar um fisioterapeuta pro Piu, mano. Vamos botar esse cara andando, velho. Esse cara vai andar, mano. Aí, Carla. Carla é a esposa do, do jacaré. Jacaré que toca bandeira, tá ligado? Uhum. Toca no. Pô, mano, eu esqueço sempre o nome. Mistureba. Jacaré é meu irmão, velho. A gente tocou junto no gente nossa. Ih, era muita resenha. Jacaré... jacaré, eu te amo, irmão. Obrigado tudo que você fez pra mim. Carla, preciso. Carla, tô indo aí. A Carla botou o cara andando, velho. A Carla é um anjo. Deus mandou um anjo na terra, falou assim, vai lá, ajuda. E a Carla botou o cara andando, velho. Tá ligado? E ela sozinha, mano. Num lugar que não tinha nem espaço pra ela fazer a fisioterapia do cara, tá ligado? Ela botou, mano. Essa Uou. história é foda, mano. Essa história é foda. Calma, dando acabou, não, mano. Ó, dá falei... uma beliscadinha, que você não pegou nenhum. Não, agora. tô falando, mano. Senão vai dar refluxo. <risos> Acordado, cara. Aí, mano, falei assim, Juan, cara, a gente tem que fazer mais, mano, pra ajudar esse maluco. O cara tem que se recuperar bem. Vamos construir uma casa pra ele aqui. E o Pio é vascaíno, mano. O Pio é vascaíno doente. Falei, Dedé, tem moral de vir aqui na casa de um parceiro, velho, ver? O Dedé falou, o Dedé me chama de Chuchu, né, velho? <risos> <risos> chuchu, vamos, velho! Aí o Dedé chegou com aquela Zona na porta da minha cara, não sabia nem como é que entrava dentro do carro, <risos> mano. Tô tentando fechar o carro e batendo, em nada, e abrir, nada. O Dedé falou assim, Chuchu, fecha sozinho, mano. <risos> Calma aí, eu Porra, eu tô acostumado com o Unim, velho, eu tô acostumado cara. com o meu Unim, velho, aqui, caralho. <risos> Dedé foi comigo, Dedé entrou, mano, tirou foto, trocou ideia e o Piu numa felicidade do caralho. Não, Piu, vai ter apelado no final do ano, você vai lá dar o pontapé inicial, nós vamos botar você andando. Piu, Deus te abençoe, que não sei o que, não sei o que. Dedé, pô, preciso da ajuda, Dedé, vou te ajudar, mano. Vou te ajudar. Passou-se o tempo, porra, a pandemia fudendo mesmo. Eu falei, cara, eu não vou pedir nada pra ninguém agora, mano. É foda. Porque quem tem tá segurando, mano. Tá ligado? Aí agora há é pouco tempo, todo mundo vacinado, graças a Deus, a pandemia. Uhum. Graças a Deus, tá acabando. Mas, galera, ainda continua malquim, mascarazinha, mascarazinha. Mas se tiver que sair pra trampar, velho, vai. Não deixa de trampar. Ah, fica em casa, mano. Outro assunto, outras é, ideias. Outro tá assunto. Passou-se o tempo, mano. Aí começamos a obra. Veio outros ajudadores, outros anjos. Uhum. Eu esqueci o nome do amigo, velho. Que o cara pegou e abraçou. Adriano Fantástico. O cara é sei fantástico. É. O cara é fantástico, velho. O cara veio e falou assim, vou ajudar vocês. E o cara botou a obra pra começar, mano. Não sei como, mano. Botou. E nisso a gente tá pedindo. Pede ajuda um, pede ajuda o outro. Só que, mano, eu sou cheio de vergonha pra pedir, velho. Não, mas aí faz o seguinte, então. Aproveita o espaço. Vocês ainda estão. mano. Aproveita o espaço. Só fala aí como é que faz pra ajudar, Galera, quem, quem, quem quiser, quiser ajudar, ajudar, velho, me chama lá no Instagram ou no Facebook. É. Eu sempre olho tudo, velho. Fala se fala, você lembra sua arroba de cabeça. Meu arroba é shuuuuguenin. Mas o Izão vai botar aqui depois botar, aqui na descrição vou do vídeo. Vai botar na aqui. descrição. Me chama lá que eu vou passar o Pix da rapaziada que ajuda, porque eu não sei de cabeça agora, galera, uhum. infelizmente. Eu passo o meu no privado minha, e mando a nota fiscal, mando tudo. É mas isso. ajuda, galera, vamos botar de pé. Aí, só voltando, pra gente finalizar isso. Aí eu falei assim, cara, mas eu vou pedir, mano. Aí mandei mensagem pro Dedé. Uhum. Falei, Dedé, pô, tô sem graça, mano. Só que você falou que eu podia te pedir, então eu vou te pedir. Pô, tô precisando da ajuda lá pra casinha do Pio. Nós começamos a obra, mas tá puxado pra mim, pro Juan, sozinho. O Dedé falou assim, pô, Chuchu, tá maluco? Vou te ajudar. O que é que tá precisando? Aí eu mandei, tudo, mano. Tudo. Não tem como te falar o que é que tá precisando desde areia, foi... um cimento, um... É, mano. Um eu não vou falar valores não, tá velho mas aí, aí o Dedé falou assim, me passa seu Pix passei, deu dois minutos, veio o Pix falei, Dedé do céu, meu telefone nunca viu tanto dinheiro mano <risos> cara, então assim, Dedé você vai assistir esse vídeo, eu sei que você vai então mano, já falei, vou falar de novo eu vou viver uma vida inteira e não vou ter condição de te agradecer isso que você fez. É. Porra. Não vou mesmo. Pô, Dedé, o você... é... Dedé é um cara muito, muito gente boa, muito bacana. Eu, não, eu galera tenho... não tem noção do eu, que esse cara é, mano. Eu tenho, eu não tenho tanta intimidade com ele, mas eu tenho mais resenha com o irmão dele. É um dos caras que mano, eu cara tô é... tentando trazer aqui no podcast. Também. E ele vem, mano. Ele e vem. Eu só, não, eu só não chamei ainda. Eu só não chamei ainda, mas... No dia, no dia que tiver um tempinho, Dedé, queremos você ir também vem, no velho. podcast. Porque esse maluco, porra, velho. O cara merece tudo que ele tem, mano. E se puder vir mais pra ele que venha, é porque o cara merece, velho. É isso. Não vou falar valores, não, porque ele sabe, eu sei, a rapaziada, quem foi ajudada, sabe. E a obra lá tá em andamento. Hein? Tá, Na mano, da... mas assim, difícil, velho. Difícil mesmo, a gente porque, precisa de muita até ajuda. Até porque num, nesse momento tá tudo triplo, né? É, velho, tudo muito difícil, tudo cara. Muito e claro. é o que eu tô te falando, quem tem, mano, tá, tá segurando, segurando, porque se soltar, vai faltar, mano. É. Tá ligado? A Exato. gente ajuda o que a gente pode. Às vezes eu tiro, pô, vou tocar igual assim, tô tocando com o Leonel e, e quando não tem show com o Leonel, eu faço com outra rapaziada. Uhum. Então, às vezes, assim, pô, tem final de semana que rola bastante show. Então, tem um showzinho que eu falo assim: esse aqui vai. Showzinho aqui, vai lá pro Pio. Uhum. Aí, compro uma cesta básica, compro uns tijolos, uma areia, mando lá. E tamo lá, mas nós vamos. Eu ainda vou ver aquela obra pronta, vou postar pra falar assim: ó, conseguimos. Conseguimos. E com a ajuda de vocês aí, rapaziada, entra lá. No Instagram do Schuster, eu vou deixar aí na descrição. Vocês entram lá, entram em contato com ele, vê a melhor forma, vê o Pix. Lembra, rapaziada, que não é a quantidade que, é, isso que, é isso. que você vai botar que vai. Mas, cara, é o coração. Coração, se ajudar de coração, você... o pouco se vira muito. Então, né? assim, Isão, assim, Deus me dá muito mais do que eu mereço, mano. Todo dia. Pô, me deu uma família foda. Me deu uns amigos foda. Uma namorada foda. Maneiro. Agora me deu uma gatinha foda também, mano. Porque a gatinha <risos> é foda, a pipoca, velho. E eu nem queria bicho, velho. Tô apaixonado. Eu saio pra trabalhar, eu já fico com a saudade bicho, do caralho da pipoca, velho. O pessoal fala que é isso, né? Se eu pego um animal... É, mano. E Deus é pega... bom comigo demais, velho. Tipo, e agora... Dizer... E agora tu, tu tá com um projeto... Foda aí também, né? É, mano, agora tem um podcast também, né, Izão? É, isso é <risos> é um aí, Não É pra podcast. Cara, vou contar a história, mano. Deixa eu... Pô, nós estamos falando pra caralho, deixa, né, velho? Deixa eu, deixa eu ver como é que tá ali. O podcast fala. do Izão vai dar 55... Aí, rapaziada, tivemos aquele corte... <risos> Chuchu, beleza. Rapaziada, tivemos aquele corte, aquele corte oh. de lembrar você de se inscrever aí no canal. Isso, mano, se inscreve é. no canal do Izão aí, galera. Dá o like lá compartilha com a rapaziada, ativa o sininho, eu tô virando... Oh, o cara, o cara, o <risos> Tô virando youtuber, velho. Vamos falar disso é aqui isso agora, aí. tô aprendendo, Isão. É isso Zão. aí, cara. Tô um blogueiro danado, velho. Já... Então, falando aí desse seu novo projeto, é, fala mano, aí. aí. Como agora... é que é o nome lá? é Pagodecast. É Pagodecast. Por, Por que Pagodecast. que acontece? Eu montei a página, né, mano? Do uhum. é Pagode Eu tenho essa mania de querer ajudar todo mundo, Isão. Tá ligado? O é Pagode eu montei pra divulgar o trampo da rapaziada, pô. Pra dar voz, velho, pra galera, entendeu? Eu queria que a, a rapaziada dos pagodeiros entendesse isso, mano. E tipo, porra, mano, tô fazendo bagulho pra ajudar, não tô pedindo dinheiro de ninguém, mano. É tá só ligado? ir lá participar. É só lá e, e pô, compartilha, divulga. Mas eu não, porra, tipo assim, cara, o cara tá fazendo pra ajudar, não precisa ficar pedindo, mano. Pô, eu fico boladão de ficar pedindo as coisas pros outros, tá ligado? Eu uhum. acho que eu tô enchendo o saco, velho. Uhum. Mas, pô, mano, segue aí, curte aí. Porra, eu acho Mas, isso... cara, mas é uma parada tão simples, né? A gente é, pedir mano. pras pessoas, cara, segue. É, segue, se inscreve, curte, comenta, manda pro amigo. Aí eu fico, às vezes, eu fico pensando assim, igual eu vejo. Às vezes eu, eu coloco um podcast novo no ar podcast vai bate 200, 300 visualização, que para mim já tá bom. Uhum. Mas aí eu vejo, cara, são 300 pessoas que, que não são inscritos. São 300 é, é pessoas clicar, que não comentam, né, mano? São 300 pessoas que não curtiu. <risos> eu falo, caraca, mas por que, que o cara só viu? Porra, é só clicar no bagulho, velho, Só clicar. É só clicar, é simples, seguir. Mano. E cara, esse clicar, esse seguir é o que é o que fortalece Pra gente continuar o nosso um projeto, tranco, continuar correndo atrás. É, Porque, é. querendo ou não, galerinha, pessoal que faz podcast, a gente não ganha dinheiro. Não ganha, não. A gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem tem podcast famoso. Podcast que bate mais de um milhão cada, cada episódio. Esses caras ganham dinheiro. Esses caras trocam de carro faz tudo. Mas, nossa, aqui, cara... A gente tá fazendo é para dar voz pra, pra rapaziada, velho. Exatamente. para ter um... É igual... Vamos lá, vamos voltar. Não é no pagode, primeiro, que a gente fez. Né? Aí tá, pô, vamos fazer pandemia, vamos fazer a live. Mano, eu fiz a live. Não era pra ganhar dinheiro, mano. Tanto que eu não ganhei, eu perdi. Uhum. Eu tive que tirar dinheiro do meu bolso, velho. Pra poder bancar. Mas o que, que eu fiz? Falei, mano, vou chamar... Eu queria até chamar mais cantores, não queria só três. Só que ia ficar muita coisa. E três. Mas eu fiz aquilo ali pra ajudar, mano. Uhum. Eu não tava preocupado com like, com visualização, não tava preocupado com porra nenhuma. Porque falaram besteira, né, mano? Por causa da live. Sempre vai ter um que fala, né? É, coisa. mano. Mas assim, o cara me depois me pediu desculpa. Eu, tô... eu acho até meio, meio babaca de eu falar aqui assim agora, meio cuzão eu agora. Porque eu desculpei o cara, mas... Mano, até ah, me perdoa, mas eu desculpei mais ou menos, velho. Porque... Cara, mas você nunca vai ficar tão... É, mano, porque o tempo vai passando e assim, porra, me chateou, velho. Me chateou porque eu fiz o bagulho pra ajudar, velho. Sabe pra quê, Isão? Porra, eu chamei, querendo ou não, o Leonel. Hoje tem uma, uma das bandas mais foda da região. Não é porque eu toco lá, não. Porque pra mim eu sou... O, o que não merecia estar ali era eu. Ah, que isso, Não, papo, papo de amigo mesmo, papo reto. Só tem músico foda ali, velho. E a live, e, e assim, na live foi essa galera, tá ligado? Uma banda foda. Então eu queria o quê? Os cantores que estavam ali com uma banda foda pra depois fazer um corte e ter um material pra postar, tá ligado? Eu não tava preocupado com visualização, com quem tava assistindo. Mas vocês fizeram essa primeira live, vocês fizeram essa levada de live a galera tava arrecadando cesta, tá fazendo essas paradas. É, para ajudar, mano, tanto que a gente ajudou. Uhum. Tem lá no Paraíso de Cime, Barra Mansa, Até o projeto que eu faço parte também. Tô até um pouquinho ausente lá do projeto Turma do Bem. Inclusive, rapaziada, quem quiser, se inscreve lá no, no Instagram, segue, né? É Projeto Turma do Bem. A galera tá uhum. vai fazer uma festa agora do Dia das Crianças, para as crianças. Eu não tô participando Já muito, então. Né? foi ontem. Não, mas vai ser... É porque o vídeo eu não sei que quando vai sair, né, mano? Ah, esse vídeo aqui provavelmente vai ser segunda. É, então, é Sim, no, sábado. no sábado. Já vai ter vai, acontecido, vai então. Ter acontecido. Vai, vai ser no sábado, mano. E, assim, eu não tô fazendo tanta parte lá, porque eu tô de mudança, mudei pro Roma, então, uhum. assim, tá meio correria ainda, mano. Então, eu não tô conseguindo ter tempo. E, paralelo a isso, tem o Pio. Entendi. Então, eu tô um pouquinho focado mais lá no Piu, porque o Projeto 1 do Bem tem bastante pessoas correndo atrás. para cuidar daquilo ali, entendeu? Uhum. Então eu tô meio que off ali, mas tô ali. Tô ali, é a minha galera também. Então eles me ajudaram muito na arrecadação de cesta básica lá do lance da live, porque na live não arrecadou tanto. Entendi. Entendeu? Mas assim, dependente. É... Eu fiz essa parada para poder ajudar, rapaziada. Então, assim, o que eu ouvi, não vou falar o que, que eu ouvi, não vem ao caso. Quem falou sabe, gosto do cara, gosto mesmo, não é da boca pra fora, gosto. Eu acho que todo mundo erra, uhum. tem o direito de, de perdão, só que, mano, errou com um cara que Porra. só fez o bagulho pra te ajudar, mano. Eu só tô aqui pra ajudar todo mundo, eu não quero nada pra mim, velho. Porra, pra mim, cara, o que eu tenho pra mim já tá bom demais, mano. Eu não, não quero nada, Isão. Porra, pra mim, velho, eu tô, tô comendo, tô bebendo, tô dormindo, acho, acho que tô cê, trampando. Você é, é meio igual eu assim, cara. É, eu, seu, eu acho que o, o, a minha maior ostentação hoje em dia que eu, que eu posso fazer é pagar todas as minhas contas e ir no mercado arregaçar. É isso, mano. Aí tá eu tô se tentando. Pô, hein? vai lá na Paganini, coma um doce. É, Pô, o doce dela é da hora. A Paganini me ajudou muito. Desculpa falar, tá? Pode mano? falar, pode falar, pode Mas, falar. Mas, cara, porque foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem no lance da live e ela abraçou comigo assim. Mano, tô dentro. Não quero saber o que você vai fazer, eu tô dentro. Uhum. É tanto, toma, tá depositado, vai lá e faz. Porra, a menina é foda, velho. Maneiro. E é pagodeira pra caralho, mano. Guarda um pagode, tá Maneiro. ligado? Então é isso, mano. Eu, eu tô aqui pra ajudar, rapaziada. Queria que vocês entendessem. O É Pagode e o É Cast é pra dar voz pra vocês, velho. Eu sei que vocês têm uma rede social até melhor do que tá do É Cast. Só que, mano, lá... Mas lá é Pode todo... chegar em, em, em lugares que vocês nem imaginam a ideia, a ideia é a, a galera entender que lá é uma união, né? uma união é, Você Uma é unir isso? as forças de todo é mundo É você chegar lá, é igual tá o Nigéria O Nigéria vai... foi lá, o Nigéria esteve aqui uhum. E o Nigéria foi meu primeiro convidado lá uhum. Muita gente falou assim, pô, por que, que você não chamou o Leonel? Cara, ia ficar muito óbvio é. que ia ser é, o Leonel todo o primeiro, mundo tá sabia, ligado? É, todo mundo já Porque eu e o Leonel sabia. a gente tem muita história, velho A gente é irmão o Leonel vai, pode ficar tranquilo, o Leonel vai e vai ser foda, como foi o do Nigéria e como foi o do Vaguinho. Uhum. Só que assim, o Nigéria foi, mano, e muita gente torceu o nariz pro Nigéria, tá ligado? E muita gente mandou mensagem e falou assim, caralho, que maluco foda, mano. Cara, é básico... Porque conheceu o cara, é. mano, tá ligado? Se eu não conhece a pessoa... O cara ganha... contou as resenhas dele, os corre dele, o sofrimento que ele tem. O cara perdeu o pai na pandemia, mano. É, tá ligado? Isso aí foi pesado. Porra, pesadíssimo, mano. Então assim, nego julga. Ah, o Nigéria é isso, Nigéria é esse Mano, Nigéria é foda, velho. Eu tô falando porque eu já fui um não julgar, mas muitas coisas que o Nigéria já falou e eu não concordei. Tá ligado? Não é isso. Nigéria não é isso aí, mano. Conheço Nigéria há muitos anos. Nigéria não é isso. Muitas coisas que as pessoas falou dele. Não, ele mesmo falou, mano. Uhum. Mas, às vezes, influenciado por, por outras pessoas, assim, por estar no meio de gente que, que não agrega, entendeu? Aí o cara acaba falando coisas que não agrega também. Às vezes, pode até ser a opinião dele, mas a dele é a dele, a minha é a minha. Não tem isso, tá ligado? Só que ele foi lá e, porra, foda, velho. Nigéria é foda. É. É, mano. Cara, eu, eu, o Nigéria era pra ele ter sido meu primeiro convidado aqui também, porque eu, eu quando eu fiz o podcast aqui, já contei a história aqui, um monte de podcast aí, como é que foi o, o início, rapaziada, quem quiser saber como é que foi o início do podcast, só aí nos outros aí <risos> tem um monte de história aí, mas quando, quando, eu, quando eu formei esse cenário, isso tudo aqui, aí eu já logo mandei mensagem, mandei mensagem, Pro, pro Nigéria foi o primeiro, eu mandei Nigéria, mandei mais pra quem? Pro Biel, aí mandei pro, pro, pro Bafo, foi justamente a galera que veio, mas não veio na ordem que eu esperava que vinha, entendeu? Só veio, tipo, eu mandei pros, pros três primeiro, só que aí o Biel falou, tô indo hoje, falei, não, cara, entendeu? O Biel já chegou meio que na hora, e depois já veio o Bafo, depois veio o, o, o Nigéria. Aí depois que eu inverti ali as ordens ali de soltar. Mas, cara, é, essa parada das pessoas às vezes não conhecer a pessoa e já sair julgando é exatamente o que ele falou aqui no, no podcast que às vezes a, as pessoas não, nunca trocaram ideia com ele mas só por ele passar e de repente não cumprimentar já achar é. ah, o cara é marrento tal. não, o cara só tá na dele é gatinho. igual assim, voltando lá atrás um pouquinho quando a gente montou o mitos do Samba o Leonel chamou a gente pra montar o mitos o Leonel falou, falou galera obrigado, vocês estão comigo só que vocês vão sofrer um pouquinho, porque ninguém gosta de mim, mano. Galera falou, tamo dentro. Mas não passou pela cabeça de ninguém que ninguém gostava. E, cara, e é muita gente que não gostava dele mesmo, que tá dele, ligado? Né? Mas que hoje, porra, o moleque é da hora, velho. O nego não sabe que o Leonel sai de casa todo dia, quatro e meia da manhã, pra trampar e volta, mano. Todo dia, vai pro Rio e volta. Às vezes sai de show, só chega em casa, toma um banho e pum. Nego, olha Tramba, assim, mano. pensa que o cara é boy. Que, ah, tá Porra, arrumadinho, o cara foi boy. boy não o cara corre atrás, né? Neguinha é doida. E aqui, arquiteto formado, eletricista formado. tempo todo, mano. Tocava o pagode, estudava. Estudando, corre tá atrás. É, mano. Porque, assim, vou falar de coração. Eu não sei o que vocês passam em relação a, a racismo. Uhum. Porque eu não sofro isso, mano. Mas eu também, eu não posso falar com vocês, uhum. tá ligado? Eu não tenho esse, esse poder. Poder de fala, né? É. O lugar de fala. Esse lugar de fala, né? Só que eu, eu convivo com... Mas aí cortou ali, você falou o bagulho de blitz. É, mano, de tipo de revistar só os moleque, os pretinhos e eu não. Isso não aconteceu uma vez só, várias vezes. Mas é foda, cara, é foda. Então, essa, assim, essa, aí... parte, essa parte do, do racismo, né, que, que rola, é foda, cara, porque isso, é, mano, isso não rola, isso por rola que... às vezes. Às vezes não é nem só... O, o, o nosso maior problema, pra mim, o maior problema é a questão exatamente daí, de dura, às vezes. Mas às vezes é... Rola a questão de trampo também, cara. E é, eu não sei nem Trump, porque que eu entrei nesse olhar. assunto, Zão. Perdão, mano. Não, Trump Mas não... É, eu queria falar assim, porque às vezes o nego julga muito, o Leonel. Pô, negão, que não sei o quê. Mano, o cara é trampeiro, velho. O cara estudou, mano. Uhum. E nada é fácil pro cara não, velho. Nada é fácil, mano. Uhum. Aí o nego fala assim: Porra, velho. Vocês acabaram o Mitos. Mano, o Mitos viveu o que tinha que viver, mano. Eu sinto saudade do Mitos todo dia.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 cara pegou na minha mão sabe quem eu sou não mas pegou na minha mão porra Carai. tá ligado então assim o Mutes fez coisa o Mutes tocou na FM o dia porra. maneiro quando a gente tocou na FM o dia o Neymar postou que a gente ia tá na FM o dia cara a ideia mano o Neymar postou porque Dedé pediu né mano mas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 Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus. Ah, o cara postou bagulho mesmo. Tá quase porra. fazendo um churrasco a ah, cara, pô. Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. Pô, tanto, a gente chegou na FM o dia, os caras lá ficou maluco Porque o Neymar postou e deu visualização pra caralho, velho. Maneiraço. O locutor falou assim: caralho, vocês são amigos do Neymar? Falei, não, mano. <risos> não, Como assim, não? Mas o Neymar é o Neymar, cara. Ah, é, ó. Tá ligado? E a gente tocou, mano, eu quero 100% a música. Tocou na Rádio Mania, a gente pagou um dinheiro para tocar e a música tocou três meses, era para tocar uma. Só que a música era tão pedida, ficou três meses. Uhum. Quando a gente tocou na festa da Rádio Mania, tinha um camarim só para nós. pô. Mania. Tinha um camarim Mitos do Samba, tinha um camarim Vôo para o Sereno, um camarim Nosso Sentimento e um camarim Turma do Pagode. Caramba. A gente era artista, o grande. Era não, vocês são artistas grandes. É, assim, eu tô dizendo assim, <risos> a gente tava no meio dos grandes, como uhum. os grandes. É uhum. uma festa dentro da nossa cidade, pô. Maneiraço. Ô, vou te falar uma parada de coração. Eu só andei de avião uma vez. Sabe quem pagou? O mitos Maneiro. A gente foi para Porto Alegre. O Júnior Belo, o Júnior Belo é um dos malucos mais pica que tem no YouTube. Porque lá não sei caralhada de quanto tempo. Todo mundo queria escutar uma música. Era o Júnior Belo que tinha postado. Uhum. Eu conheci o cara, pô. Maneiro, cara. Lá cara, em Porto Alegre. E essa história de Porto Alegre aí, lá rolou uma história porra, maneira, né, cara? É, o Leonel, Leonel fica nervoso, sobre a sobrancelha dele vem cá na nuca. <risos> Doideira, mas, pô, foi um rolê muito maneiro, mano. Então, assim, a gente fez muita coisa, velho. O Mitos fez muita coisa. A gente fez... Pô, Varandão do Aero... Você tá doido, rapaz. Você foi, né, mano? Muitos, em muitos. Porra. Eu acho que eu fui... Não, na época ali eu ia direto. Foi porra, um a pagodinho que eu tava indo ali, direto. Mano. A gente tirou onda ali. A gente é o bom de fato. Mérito dos caras também junto com a gente. É uma parada. É, é um dos projetos que eu acho que, tipo, um pagodinho sem assim, um ar livre. Que era maneiro até voltar. Agora, é, finalzinho de pandemia aí, ó. Então, assim, um então, o, o mitos porra, tem uma história, velho, que eu me orgulho pra caralho de ter feito parte. E, porra, eu sofro muito de ter acabado, mano. Porque a gente parou na nossa melhor fase, mano. Mas a maioria dos grupos faz isso, cara. É, mano. Mas só que assim, aí, tipo... Eu tô com o Leonel até hoje. Só que muita galera saiu, entendeu? Uhum. Porra, isso me dói muito. Porque eu sinto falta do Pita todo dia, mano. E você sente que ficou uma... Algum tipo de um amago, alguma mano, coisa assim a galera? a relação deles eu não sei te falar como é que tá, mano. Porque eu não sei dia a dia. Eu sei da minha. A minha continua a mesma coisa que todo mundo. Uhum. A gente é irmão. Eu e o Pita? Pô, você tá maluco, velho. Eu e o Pita? A gente é irmão pra caralho, velho. E nego falou assim, pô, por que, que você não chamou o Pita pra fazer o podcast? Eu falei, irmão, o Pita tem os trampos dele. O podcast tinha que ser eu e o Guerrinha, velho. Não tinha que ser eu e outra pessoa. Até porque foi o Guerrinha que conseguiu o local. Uhum. Porra, e assim, tá dando super certo, velho, o Guerrinha é louco, abriu, <risos> e nego falava assim, caralho, você já vai começar, é, como é que é, você já vai começar falindo o seu podcast, eu falei, não, irmão, o maluco tá comigo, é ele é. comigo, e assim, eu e o Pita, a gente ainda vai fazer N coisas, porque a gente se ama, a gente é irmão pra caralho, com certeza, muito, mano, Pita vai na minha casa, ele oh, é a esposa o, pita, dele. o pita Eu chamei ele pra vir aqui no podcast E ele falou a mesma coisa que você falou da primeira vez Não, mas ele, vai vir. O quê? Falei, ele vai vir Eu falei, cara, vamos lá, trocar ideia, cara Mano, o pita, é o pita e o Betinho Goró É os dois malucos que toca Todos os instrumentos e toca bem todos O Pita toca tudo, velho é, é coisa de maluco Bravo. Então assim, eu sinto falta dele Todo dia mano. Quando tem show, sinto falta dele Só que o maluco que tá lá hoje também O Daniel, que entrou Daniel é foda também, mano. Uhum. Toca muito e canta pra caralho. Então, assim, eu sinto falta do Pita, do meu amigo Pita. Da amizade ali, né? É, mano. Mas quem tá lá supriu bem pra caralho. Uhum. O lugar dele, tá ligado? Só que assim. O Mitos. Eu tinha muita vontade de voltar, mano. Ah, quem sabe, daqui a uns anos Só que, vocês paralelo muito. a isso também, eu quero muito viver essa história do Leonel aí, mano. Porque uhum. eu. Ele falou aqui no seu podcast que eu sou o maluco que mais acredita. Eu e ele. Mas eu acho que eu acredito mais do que ele ainda, mano. Que o bagulho vai dar certo. Pode demorar um ano. De... O Leonel deu azar que a carreira solo dele começou junto com a pandemia. Junto com mano. a pandemia. Então, assim, não tem carreira solo ainda do Leonel. Tá ligado? Ele tá fazendo um showzinho esporádico. Na hora que vir, irmão... E tá com, com as paradinhas que... na agulha aí, né, pá? Pô, você tá... Na hora que vir, as músicas... Você escutou as, as autorais? Uh -huh. Na hora que subir pro Spotify, na hora que vir com a banda, o time que ele tá. Quem, quem é o maestro lá é o Vaguinho Ricleta. O Vaguinho, Você tinha que chamar o Vaguinho para vir aqui, mano. Cara, eu, eu não conheço muitas, muitas pessoas assim da. da não, vou te da ajudar área. nisso aí, porque Mas, vai lá e vai vir aqui também. É, você falou, é ó, esse aqui. Me manda os. Não é a mesma história, não. Vai contar uma história lá, vai contar uma história aqui. Não, não é. Nunca é a mesma resenha. Não, nunca, nunca vai ser. Porque, primeiro, que as resenhas, pelo menos aqui, a gente não tem pergunta pronta. A gente não tem nada. A gente é, sai falando. Pô. Então não tem como o cara falar a mesma coisa. Porque... Ó, o Vaguinho Ricleto, o cara é, mano, sensacional. Eu só falo bem dos outros, né, velho? Ué, você é um cara a gente boa, né, mano? Até, <risos> até, é um cara, até do o cara, cara que boa, que falou, eu falei bem. Mas é. é... É um moleque bom, esse maluco que, que falou parada que eu não gostei. É um maluco bom pra caralho. Cara, mas igual eu aqui com o podcast, cara. Eu com o podcast, esses dias eu, eu recebi uma mensagem de um cara que me mandou. Eu não vou falar o nome do cara, mas se ele assistir, ele vai saber que eu tô falando dele. Que ele falou assim: Cara, pô, seu podcast é até maneiro, mas você tá selecionando muitas pessoas. Falei, como assim eu tô selecionando? Selecionando como? Eu tô selecionando quem, entendeu? Aí ele falou, não, pô, você podia chamar tal, tal, tal, tal, tal, Eu falei, cara, mas, peraí. Em qual podcast meu você comentou? É, né, mano? Em qual podcast meu você curtiu? Eu curtiu, e não, e não dá uma Desses moral, cara mas Desses caras que lugar, você falou, mim. qual deles me segue? É foda, pra, né, Como é que eu vou dar moral pra uns caras que não me dão moral? Por isso ainda, mano. Então, cara... É então é não dá muita ideia, né, mano? É, é. É simplesmente a entrar aqui e sair aqui, mano. Porque por é inevitável. Inevitável é aquilo. O prego que se destaca é martelado. Então o nego vai querer ficar martelando mesmo. É. Porque a gente tá se destacando, tá fazendo não uma tem parada. Tem uma gente vendo e tal. Não sei o que. Aí o nego vai querer falar, cara. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com essas, com essas coisas, é. né? Com essas adversidades. Ah, ih, rapaz. Aí, ó. Não adversidades. É. Travou a língua. <risos> a gente assim, tem que aprender a lidar e ir nos seguindo, né? Eu, eu, eu quero. Eu tô curtindo muito fazer esse podcast, velho. E é bom, né, cara? Que é, eu... é meio que uma terapia, né? É, Eles mano. troca ideia. Poxa. Igual o de segunda, que foi com Wagner em Gorita. Pô, ficamos mais de três horas lá, mano. Trocando ideia. E, porra, um assunto maneiro. O Guerrinha é louco, o Guerrinha não fala nada com nada. Maneiro. O guerrinho é para pra caralho. Mas, mano. <risos> <risos> tem que ser ele, tinha que ser, mano. Tá Cara, funcionando muito eu e ele, mano. Eu, segundo, eu tentei encontrar o seu podcast. Pode ter acontecido isso com algumas pessoas também. Eu não consegui, eu escrevi ele de várias formas diferentes. É, mano, porque não apareceu tem os dois O lá fica difícil. É mas... dois o eu, porque é, ficava aparecendo. Porque é de Good, né? Pra ficava guardia, aparecendo pra bom. mim só o. O pagode da ofensa. É, eu falei, é, mas é, que mano. merda, eu quero <risos> achar o outro. <risos> Eu não, não, mas uma achar. hora vai acertar isso aí. A gente Não, mas é isso é uma, ainda, né, mas mano? isso é um macetinho lá que eu vou te passar como um macetinho para você ah, fazer. O cara, né, mano? Que não é que e o ó, cara só... escrever do jeito que ele escrever, tipo assim, você bota várias, várias formas, uhum. né? Lá nas palavras-chave. a pessoa pode escrever palavra maiúscula, palavra minúscula, dois óculos, com um ó, só, não sei. O que. Coloca todas as possibilidades vai que as pessoas pode... Então, do jeito que a pessoa escrever lá vai aparecer em vocês. E em, ó, eu... em primeiro. Ah, o convite já tá feito aqui. Pô. Né, pô? Vambora Vai lá contar a sua história lá Vambora, vambora. Vai ser um exato, Cara, vai ser a minha A minha história, ela é Vai? Vai, vai. Acabou, eu falei pra caralho <risos> Então, Qualquer a coisa... minha A minha história, cara A minha história, ela tem uma parte que é Tem uma parte que é maneira Tem umas partes que é mais triste né? Igual todo mundo, cara é, véio, Não todo tem pra onde né? correr Tem outras partes que é mais tranquila Mas vai ser maneiro, cara Eu nunca parei assim Uh, pra soltar toda a minha história, então, que eu acho que é meio que Vamos lá, alívio. pô, pra você contar. Vai ser, vai ser um prazer exato te receber lá. Então, galera, aproveita aí. Vou aproveitar seu público, hein? embora Segue lá, galera. Arroba Pagode é com dois O, de good. Tá? Segue lá e se inscreve lá no canal, que é a mesma coisa. É pagodecast. Qualquer coisa, irmão, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu mando o link. É isso. Se tiver não, difícil de achar no YouTube... Não, mas aí, ó... Eu vou deixar aqui na descrição. Aí, ó. Faz o as link coisas do canal. Né? as coisas melhorando, ó. Do, do, do Chu. Ah, aí. E vocês já chegam lá no, no canal dele. Se inscreve, comenta, curte, manda para o amigo. Que é a mesma pegada aqui, Entendeu? A pegada de lá, a pegada bem solta, né? É isso aí. É resenha é, é resenha, é resenha, entendeu? E é uma o parada é que quer ir um pouquinho pro lado da polêmica, mas eu corto a dele. É resenha, pô. Mas a polêmica é bom, cara. O povo ah, gosta. Ah, mano, eu corro dessa parada, velho. O mano. povo gosta, Ih, Eu corro mano. disso aí, mano. Eu já, eu já tentei puxar um pouco pras polêmicas aqui, é. bem no início, mas só que, tipo assim, ficou na mente de uma galera... Ah, então vamos fazer que... uma polêmica aí pra finalizar, então. Então faz uma polêmica aí, <risos> Sacanagem, então. nem tem, mano. Fala mal de alguém. Quero ver <risos> você falar mal dos outros. Eu falo de mim, mas não falo dos outros. Falo mal Cara, de mim, mas não falo Mas, dos tipo, ficou na, na mente de alguns amigos que podcast é vir falar mal. Não, Porque não. Eu, eu, eu, nos primeiros podcasts, eu falei assim, mano, parada bem polêmica. Então a galera assistiu esses trechos e ficou com essa parada. Eu falei, não, cara, podcast é resenha, não, cara. Não tem que falar, falar mal. falar mal dos outros? Vou falar bem de mim, porra. É, isso Pô, aí. É, tá maluco. Sei. Falei pra caramba de mim aqui. Tinha várias coisas ainda pra falar, mas talvez numa outra resenha não, numa a gente outra. fala mais, não. né? Mas você vai voltar aqui. Não. Volta, com eu eu tô, eu tô, todo prazer do mundo. A mano. gente tá com, esse, com essa temporada que é gravada, mas em janeiro eu vou começar uma temporada que vai ser ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Ah, eu tô dentro. Aí o Alvivão é aquela, tem que sempre matar uma garrafa de uísque. <risos> mentira, <cara. risos> Aí você me é mentira. Não, se você falar que vai me levar lá no Roma depois, eu venho de Uber e depois você me leva. Mas, mas, o Uber Beldo? é caro também. Beldo? Não, ah, é, eu... você vai beber também. É, então, você vai de Uber. A gente bota Uber agora. Não vou. Ah, então, beleza, combinado. Mas o uísque, eu vou beber a cerveja Aí então. a gente bota o Uber assim, daqui até o Rio. Não <risos> faz isso, ó. <risos> eu fico bebo, mas nem tanto, galera. <risos> <risos> tá doido? Mentira, bebo, mas, cara, mas com juízo. cara, pô, eu ia começar a te fazer umas perguntas. Eu, eu queria até botar outro cartão, mas você tá agarrado? Não, mano, tô por sua conta, velho. Quer botar? Vambora. Eu ia, eu ia, eu ia te perguntar, né, sobre... Porque eu, até agora eu não fiz... Eu, eu não falei... Não, então vamos. Mas... Pode perguntar, pô. Cara, e desses shows aí que você fez, de, de todos esses shows, você tem alguma história de um show, assim, que ficou marcante pra você, que você... Cara, eu fui em tal show e aconteceu umas paradas bacanas. Pô, mano, o, o, o show da, da Rádio Mania ah. foi foda. Oh. Foi porque a gente foi de artista grande, tá ligado? Uhum. A gente tava equiparado aos caras, mano. Uhum. E a gente era uns merdinha daqui de Volta Redonda. Não, merdinha não. Não, assim, isso. modo isso de dizer, né, mano? Pish. 2014? 2014, mano. Porque foi quando surgiu a Eu Quero 100%, né? Foi, 2014. E, e assim, a Eu Quero 100%... Mano, bagulho da gente andar... Teve uma vez, mano... Pô, minha mãe é prova disso. Pô, eu acho que eu tava nesse show, hein, cara? Você devia estar, tá, mano. Eu tava, tô lembrando aqui, 2014, em São João. Mas pra você ter uma ideia, que a música, a música bateu tanto, a música fez tanto barulho... Teve uma vez que eu fui na farmácia, fui comprar um remédio, Aí eu paguei, na hora que eu tava saindo, aí a menina do caixa falou assim, aqui, 99 não, eu quero 100%, <risos> Caralho, mano, fui reconhecido, mano, tá ligado? É, é. Fui lá no carro, peguei um CD e dei pra ela. Falei, Maneiro, toma aqui, ó, vai escutar, só porque me conheceu. E era tipo assim, andava na rua, olha os meninos do, do Eu Quero 100%. Maneiro, pff, fez mano. Fez um barulhão. Então, teve esse show, teve um show na ilha, mano. Hum. O Leonel até falou dele aqui também, eu vou falar também. Foi, foi Imagina Samba e Gustavo Lima no dia. E a gente finalizou a parada, tá ligado? Uhum. A gente fechou. Então a gente. Era um domingo. A gente falou assim, mano. Vai finalizar? Vai acabar o show dos caras, vai todo mundo embora. E a gente tocou debaixo do pavilhão, assim, tá ligado? Uhum. Mano, acabou o show, a galera fez assim. Porque logo que acabou, a gente já. pum! Já começou a tocar. Na hora que acabou lá, a galera fez assim. Voltando aqui. A gente tá quase fechando, rapaziada. O nosso podcast tá quase Já falei fechando. demais, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Contou bastante história. Igual mas... pobre na chuva, pô. É isso. Fala pra caralho. É isso. Mano, mas é isso. Eu, eu, eu, eu praticamente troquei ali pra gente finalizar. Sim. Que eu meio que perdi o... <risos> <risos> a gente ficou na resenha, né, mano? O tempo passou maneiro, né, véio? Passou, passou legal. Pô, foi maneiro. Foi da hora. Pra você foi maneira ideia. a experiência. Porra, muita coisa, velho. É o primeiro convidado que nem encostou. Mano, Mas é porque... O cara se... Falar de boca cheia é foda, mano. Ah, que isso. Tá Não, mas na aí... hora que acabar aqui, eu vou arregaçar essa parada aqui. <risos> mas é isso, rapaziada. É... Lembrando vocês que eu vou deixar aí na descrição toda, toda, todas as informações do Schuster. Lembrar vocês de se inscrever aí. Chegar junto no like, valeu? Chega lá no Instagram do Schuster. E, Schuster, cara, você não contou pra gente como é que. E, como é que iniciou essa parada, como é que foi é, você e o Léo iniciar essa parada, tipo, pô, vamos criar um grupo nós dois e tal. Não, mano, então. O... Como é que foi o início e, entendeu? É, você só quando... falou ali que aconteceu, mas não falou. Quando bem. O, o Leonel começou, a gente tocou junto no Gente Nossa. Eu fazia parte da banda, né, mano? Uhum. Aí o Leonel saiu do Gente Nossa. Eu parei de fazer parte da banda. E nesse tempo eu falei, cara, eu não quero tocar mais, não, mano. Cansei, tava cansadão mesmo. Tu nada? É. Eu tenho essas noias assim, mano. <risos> aí fiquei um tempão parado. Aí o Leonel continuou, montou as paradas dele: Samba Moleque, Grupo Namoro. Aí o Leonel lançou um bagulho Léo Moleque, solo, né? Já fez solo antes, dessa vez agora. E o, o Gero, o Gero trampava com o Leonel. Meio que tipo um empresário, né? Uhum. Gero é um, um gordão, sangue bom, lutador, luta jiu-jitsu. Campeão, mano, o cara é foda. Eu sou, ele tá lá pros pro Estados Unidos agora, né? Tá morando uhum. lá. Eu sou ele que ele compra a medalha e fala que ganhou dos outros, tá ligado? <risos> Mas não, o cara é foda no jiu-jitsu, mano. E o Gero, a ex-esposa dele, tinha uma loja no prédio que o trampo, então ele tava sempre lá. Ele, não sei através de quem, ele soube que eu tocava pagode. Ele falou assim, porra, tô, tô trabalhando. O Gero, inclusive, acho que ele deu o nome da nossa tribo. Não sei ao certo se a história é isso, tá, mano? Posso estar uhum. tá falando mentira aqui, tá, galera? Posso estar tá falando errado, quer dizer. E o Gero foi, não sei, através de quem soube que eu tocava, ele foi e me chamou. Ele falou, pô, tô trabalhando lá com o Leonel. Eu falei, pô, o Leonel é meu parceiro, meu irmão, pô. A gente cresceu junto, aí começando a conversar ali, pô, vamos tocar lá. Eu falei, ah, mano, tô cansado, velho, não tô tocando mais. Não, mano, vamos lá, vamos tocar lá. Aí eu fui. O Leonel, um belo dia, me, me, me ligou, falou assim, pô, mano, o Gero falou contigo aí. Eu falei, pô, falou, falou, Leonel. Ele, então, mano, vamos? Eu falei, vamos, porra. Mas eu falei que ele vamos desanimadão, desanimadão, tá ligado? Falei, mano. Porque na época eu tava tava juntando uma grana para fazer uma besteira aí. Besteira não, mano. Eu ia casar, tá ligado? <risos> Como é que foi? <risos> juntando a grana. Para falar, cara. É, mano. Tava juntando a grana para isso, tá ligado? Falei: "Ah, vou abraçar esse pagode aí vou juntar uma graninha". Pra ajudar na parada, né? Uhum. Mas acabou o casamento, não deu certo. Ela pra lá e eu pra cá, tô Mas feliz. o pagode ficou, né? graças a Deus. É, mano, aí eu continuei tocando, tá ligado? Só que aí ficou o Léo Moleque, tocando durante o tempo, aí o Dedé foi e deu um papo no Leonel, mano. Falou, pô, Leonel, conversei com os caras lá no Rio, com os caras do Revelação, com os caras do Bom Gosto. Os caras, pô, falaram que pra carreira solo ainda é muito difícil ainda. Sugeriram de você montar um grupo, mano. O Leonel falou assim, pô, beleza, pra mim não tem problema nenhum, velho. Aí a gente era a banda do Leonel, o Leonel foi e chamou para, Era um ensaio, ia ter um ensaio, mas antes do ensaio o Leonel reuniu todo mundo e falou, galera, a proposta é isso aqui, entendeu? Eu conversei com o Dedé, o Dedé me deu esse papo. E assim, como vocês estão tocando comigo aqui na banda, pô, eu vou chamar vocês primeiro. Interessam vocês a fazer parte de um grupo, a gente montar um grupo? Uhum. todo mundo aceitou, mano, bacana pô, vamos, vamos, vamos, maneiro que não sei o que, e aí, como é que vai ser o nome do grupo? Aí o Leonel, pô, mano, então, nome é foda, né, mano, difícil, velho. <risos> aí o Dedé foi... E o engraçado é que nome de grupo de pagode, às vezes, tipo, pode ser que os caras pensaram pra caralho, mas sempre eu paro pra pensar assim, cara, será que foi esse, tipo, tem nome, tem, tem nome igual... Tem lá o Decide aí. Será que alguém só falou? Decide aí. Decide porra. aí porra, é isso. <risos> é isso, valeu, ah, obrigado. Que sacada. É, tipo, tá é, porra, maneiro. Eu, eu penso, eu, eu sempre quando eu fico, eu escuto o nome dos grupos de pagode. Cada grupo que eu escuto, eu falo, cara, ah, será, mano, será que foi esse? Assim? Decide aí, porra. É, ah, então é isso, é decide, isso aí, é decide aí, é, igual, cara. É, valeu. Igual, cara, igual não sei o que, só pra sambar, só pra não sei o quê. Tipo, eu fico pensando, cara, eu acho que os caras decidiram o nome de grupo, assim, numa é. resenha muito aleatória e saiu o nome do grupo. É, a nossa, no caso, foi bem, foi, foi bem difícil pra nós ali, mas depois acabou sendo fácil, porque o Leonel foi e deu um papo no Dedé, o Dedé falou assim, calma aí, velho, vou resolver isso agora. Aí o Dedé postou no Twitter dele, oh, rapaziada, tô montando um grupo de pagode aqui com um amigo, queria sugestões pra nome. Mano, em questão de cinco minutos, uma caralhada de gente botou. Mitos do samba. Porque o Dedé era conhecido como mito, né? No Vasco, né? Na época. Uhum. Dedé é o mito. E a torcida do Vasco veio em peso. Eles que escolheram o nome da banda. Mitos do samba. E ficou, mano. E foi assim que começou. Maneiro. É, o Leonel chamando a gente. Pô, o Leonel é muito correto, e desde cedo, né, mano? vocês apadrinhados pelo... Pelo Dedé. Pelo Dedé. Tempo inteiro. Até, até meio que hoje é, é ainda assim... O Leonel e o Dedé, os dois são, foram, os dois são irmãos mesmo, assim uhum. A amizade dos dois é foda, mano Eu gosto assim, eu tenho amizade com o Dedé, a gente se gosta muito Mas o amigo dele mesmo é o Leonel, a gente pegou uma rabeira ali, tá ligado? Entendi. Só que o Dedé é um maluco muito bom, velho O Dedé é foda, mano O cara, porra, se você trocar ideia com ele dois minutos, você já ama o cara, velho É um maluco com um coração bom, velho O cara não tem maldade, velho, tá ligado? O cara, cara a não gente tem boa. maldade, velho. O cara é gente boa. Ele trocou ideia é quase duas horas comigo, né? O O Leonel? O Leonel. Leonel. O Leonel a também gente é foda. O neguinho boa. é. Eu cara, amo esse cara, velho. Eu amo o Leonel, mano. Muita e, coisa, velho. E daí, e daí vocês... Não devia não, mas eu amo aquele filho da puta. <risos> Ele é foda. O cara é gente boa, pô. Ele te ajuda no estilo. Mano, o Leonel... O <risos> Leonel é meu irmãozão. O Leonel, cara... A elétrica lá de casa, quem fez foi ele, pô. Porra, porra. No meu manilho. apartamento. Mania. Falei, cantor, tô precisando. Ele, tô indo. maninho Ele é foda, mano. Ó, tem... tem pô, vou até alongar um pouquinho. Uma vez, mano... Desculpa, tá? Uma vez eu fiquei com... A gente ia tocar no cana café, a gente tava numa rádio de tarde. E eu tava passando mausaço, mano. Deu febre de 40 graus, velho. Em você? Em mim. Aí eu falei assim, cara, liga pro Leonel, pede pro Leonel me levar no hospital. Aí minha ex ligou pro Leonel, o Leonel chegou lá em casa em dois minutos, mano. O Leonel devia estar tá não sei aonde, tava longe. O bichão chegou lá em casa em dois minutos, falou, vambora. Caralho. Ele é foda, mano. O Leonel tira dele pra te dar, velho. E é difícil, amizades Sim. assim. Porra, você tá maluco. Dia. muito difícil. É porque falar do Leonel é chover no molhado, mano. Eu, eu sempre vou falar bem do cara, eu sempre vou defender ele, porque o cara é meu irmãozão mesmo. Leonel, uhum. o Pita, o Dinho, esses caras... O Bruninho, que agora não tá tocando mais com a gente. O Thiago oreia Esses caras a gente viveu umas coisas, mano, que... Pô, nessa época da minha separação, eu, Leonel e o Pita, a gente estreitou mais ainda os laços, tá ligado? A gente ficou muito mais amigo mesmo, assim, de... De todo dia estar tá junto, todo dia fazer as coisas. Então, assim, eu digo... Se não fosse os dois, eu ia ficar meio... Bielão, tá ligado? Porque foi ruim, mano. Qualquer separação é ruim. Até do, do mitos foi ruim, pô. Uhum. Um relacionamento não vai ser. É Graças a Deus, hoje eu tô muito bem, velho. De boa. Porra, eu tenho uma parceira que é 10 a 10, a mulher... Vai, mano. A mulher me ajuda em tudo, velho. mulher Isso fez é eu bom. crescer. Hoje eu tenho, porra, eu tenho um apartamento... Tá ligado? Hoje eu tenho... Cara, e faz toda a diferença na vida de uma, uma. Uma mina, gente boa. Porra, você tá pá, maluco, né? velho. é mulher é doida. É to, faz toda, toda a diferença. E eu a tenho. É foda, mano. Eu tenho. Acho que eu tenho. Desde. Do, eu tô. A Isão Filmes eu comecei em 2010. Uh -huh. Só que eu trabalho mesmo na área há muito, muito mais tempo. Mas da Isão das Filmes de 2010 pra Isão Filmes de hoje. Pô, eu em, em dois anos que eu tô com a minha noiva, eu, eu fiz assim. Cresceu com muito. Eu né, fiz mano? assim com, com os meus equipamentos, com os meus espaços, com as minhas coisas. Consegui brrr, dobrar tudo, entendeu? Não precisa, mano. Do... Precisa. Eu andava a pé, caralho. É. Mas é isso, mano. <risos> Já mudou. O... A gente se alongou muito. É isso. É, é isso, é isso. Valeu, Ana Carol. Te amo, meu amor. Juju, Carol. te amo, minha vida. <risos> é isso aí. Ela, ela tá bolada que eu tô sem aliança. Aí é foda, mano, aí é foda. eu tô sem aliança porque quando eu quebrei o... a mão, a aliança quebrou, mano. Aí é foda. Foi um negócio, foi um impacto forte que eu tive. A parede bateu na minha mão, assim, mano. A cara do Chu, Que isso, Zão? Eu tô acreditando, mano. Você tá falando pra mim, é isso, porra. Mas é verdade, então, não foi a parede é, não, foi um portão, mas foi foda. Mas, mas tô, tô resolvendo. É Inclusive, isso. patrocinadores, quer me dar uma linha? Aí, me ó. <risos> ah, filho, só chegar, pô. Só chegar, pô. Mas então, Isão, é isso, cara. E assim, vou falar do podcast de novo, mano. Pode falar, Posso cara. Posso falar? Pode falar. Galera, apoiar depois que o bagulho der certo, não adianta mais. Tem o um videozinho, né? É, o cara falou, é. né, mano? É pegar carona, pegar né? Carona, não é uma parada mano. assim Pô, então, velho, não, não espera eu pedir, não. Vai lá, pô, compartilha, curte. Mano, faz uns 10 <risos> e meio aí, escreve no YouTube. Inscreve, não, faz lá, isso cara, não, cara, pô, 10 e meio. Faz, pô. Que... Faz umas 10 contas aí não, no dez YouTube. Não, 10 e meio é piratear. Compartilha 10 é, vezes mano, por dia. É, manda pra avó, pro papagaio, periquito, manda pra todo mundo, sei, cara. Sei. Pô, sei. nos seus grupos de WhatsApp, vai lá e manda. Pô, galera, tem moral de, de, de se inscrever nessa parada aqui? Pô, pra ajudar um amigo. Mano, porque é eu vou falar sério mesmo. O Epagodcast é único e exclusivamente pra eu ganhar dinheiro, velho. <risos> enquanto ele não atingir os mil seguidores Porra, e os quatro mil horas, ele não é um parceiro do YouTube. Então ele precisa <risos> Sacanagem, isso galera. Não é, não é pra isso, não. Até porque eu não tô ganhando, não. Tô perdendo, tá, velho? E é um dinheirinho bom, porque não, tudo é daqui custo. Não, mas começa a ganhar, cara. Deus, Deus te ouça. Tipo, primeiro, vocês que já estão ao vivo, primeiro vocês... Eu não sei se já libera o... Mas eu acho que já libera de agora. Ou eu não sei se ele vai pedir antes a, a, os mil inscritos. Mas liberar o Superchat? Já liberou o Superchat? Não, não sei, mano. Tem que ver lá com o Diogo. O meu Superchat foi Inclusive, liberado Inclusive, deixa eu agora. mandar aqui, ó. Diogo TX e Rodrigo Guerra. Nossa parceria vai dar certo. É Tem isso, fé em Deus. É isso. O, foi, é, o, o, o ele veio me zoando lá aquele dia lá, cara. De onde vocês tiraram aquele maluco igual eu? Porra, parece pra caralho. <risos> Todo mundo vindo me zoando, velho. Pô, mano, mas, tipo assim, moleque... Eu fiquei, eu fiquei com vontade de zoar também, mas só que eu não conheci o cara. Não, moleque é parceiro, assim, falei, moleque sangue bom, velho. Vou, vou botar a pilha não. Eu ia falar pra ele, mano, quando não der pra eu gravar... Vai você. Vai né? você, velho. Dá seu oh. pulo Caraca. <risos> oh, ó, o morceguinho, mano. O pai cara, dele era violonista, o moceo, de falecido, duas moceo. uma De duas, uma. Aí, você falou do pai dele, eu ia botar a pilha de pai agora. Aí, estraguei ah, o negócio. Eu ia ser a piada, a piada. <risos> mas eu vou falar a piada, de duas, uma. Ou ele é filho do Julião ou deu erro na Matrix. É, foda. Mas parece mesmo <risos> vocês dois, mano. Parece. No mano. dia que ele foi tocar com a gente a primeira vez, eu falei, caralho, mano, você é irmão do Izão, velho? Caralho, velho. Que... Aí ficou, não, mano, mano. Mas, mas na... a galera não chama ele de Izão, não. Só mas eu na hora mesmo. que vocês me mostraram, eu... Tomei um susto, falei, caralho, maluco, igualzinho mesmo. Mano, se juntar, tem, cara, o pior é que eu já bati de frente na chama do com os caras que parecem comigo. Tem uns quatro, cinco malucos, eu olho assim, caralho, que doido esse maluco, que é filho do meu pai, velho. <risos> doideira, velho, doideira. É. doideira. Mas igual eu te falei no áudio lá, eu já descobri duas irmãs. É, né? Você falou mesmo. Descobri... E o negrão era perigoso, né? Então... Ah, faz os trabalhos, né, mano? <risos> <risos> Mas é isso, mano. Pô, Forte, como, como é que é o nome do, do amigo? É Pablo. Pô, Pablo Morcego. Pablo Morcego. É, mano, o, o WhatsApp dele tava como Big Monkey. <risos> Aí a galera gastou uma onda nele, ele foi e botou Morceguinho. Morcego Júnior. É isso. Mas é Pablo o nome dele. Forte abraço, hein, mano. Aí, Pablo, seu irmão, mano, Só te mandando um abraço, pô. É isso. <risos> o moleque é, isso. é parceiro, mano. Guerreiro, e sobre projetos futuros, você tem alguma coisa em mente que você pode contar além do podcast? Você tá pensando. Pô, mais pra frente tem as paradas do Leonel pra sair também. É, Como mano, tá? eu, eu, assim, tô dividido entre o podcast e, e o Léo Mito mesmo, entendeu? Uhum. É... Focado nos dois, velho, pra dar certo os dois, tá ligado? Uhum. Porque, assim, o podcast dando certo, pô, pro Leonel vai ser bom pra caralho também. E pra mim também, vai uhum. ser porque eu... Eu não falei assim, mas, porra, bicho, a madrugada cansa a gente demais, né, mano? E eu tô meio cansadão de tocar já, velho. É, é. Mas não vou parar, não vou parar não, porque eu sinto que, como eu preciso do Leonel, o Leonel precisa muito de mim também, mano. Porque, mas em... você já ficou algum tempo sem tocar assim de Não, Barra depois que eu vim, depois que a gente montou o Mitos, aí vem é. direto. Eu não fiquei tempo sem tocar não. Antes do Mitos eu fiquei um tempinho sem tocar. Isso tem quantos anos direto? Pô, o Mitos começou em 2012, mano. Hum. Vai fazer 10 anos já no que vem. É. Então assim, tem 10 é. anos já nessa batida e assim, é uma batida frenética porque pô, igual agora. Cara, cavaquinista tá escasso demais em Volta Redonda. Então, meu telefone segunda-feira, nego já começa. E aí, mano? Tá agarrado tal tá dia? Tá agarrado tal tá dia? E assim, desculpa, galera, mas a minha prioridade mesmo é o Leonel, mano. Se não tiver com ele, aí eu consigo fazer com outra rapaziada. Mas é igual assim, aí o Leonel vai... Poxa, os pintou um show aqui. Fala, rapaziada. Vai cair, mano. <risos> porque eu tenho que dar prioridade pro cara lá. Até porque... Que... Né? É. A gente tá junto, pô. A gente tem uma história é time, junto. Né, cara? É, cara. é, mano. É eu não posso abandonar você... o cara. E ali é o seu. É o Porque seu principal é muito. É, é muito além do, do só tocar, mano. Eu e o Leonel, a gente. Porra, é muita coisa, mano. Uhum. O Instagram dele, às vezes eu que mexo na parada, tá ligado? Eu uhum. posto as paradas pra ele. Uhum. Muita coisa que ele vai fazer tem minha opinião. Das músicas que ele gravou, três foi eu que falei. Não é essa, mano tá ligado? Então, é muita coisa. É como se a gente fosse sócio sem ganhar nada. Aí, Léo, pô É o sócio sem o bônus, né, mano? Só o ônus. Não, mas daqui a pouco Não, tudo mas isso vai, vai, ele, falou vai. Aqui, porra, ele falou aqui, ele falou no podcast, falou que esse maluco aí vai ganhar o que eu ganhar e é isso, mano. O que eu tiver, o Leonel vai ter, o que ele tiver eu vou ter, mano. É isso. É isso, é isso. É... É um pacto sem ter feito, tá ligado? Uhum. É um pacto de, de... É amor mesmo, mano. É, amor. é isso, mano. É isso. Rapaziadinha, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Pô, mas já, mano? Sacanagem, falando pra caralho. <risos> Ó, e... E lembrando vocês, a gente já falou aqui várias vezes, mas se inscreve lá, se inscreve aqui. Isso. Valeu, rapaziada. Fortalece, galera. É, é, é tudo a mesma coisa, mano. É tudo, é isso. Ninguém aqui tá competindo com é ninguém, isso. mano. Ninguém, pô. O vai lá. Por mais a gente, que a gente. Que. Às vezes. Eu, eu notei que às vezes vocês soltam. Vocês estão soltando a segunda, né? Eu hum. também solto a segunda, mas isso aqui é gravado, galera. É, pô. Então você pode ver depois. E o nosso entendeu? fica lá depois é, também. É, também. Se você não assistir na hora, assiste depois. Isso. Pô. Os dois ficam lá no Aça. Você tá vendo um, depois vai lá ver o outro. Entendeu? Aqui é parceria, irmão. Não tem, total. Não tem total. concorrência total. nenhuma. Total. A galera que vi, vier aqui vai lá. Os que forem lá vai vir aqui. E é, é um ajudando o outro. Total. Entendeu? E ó, quando eu for lá, vocês assistem lá, porque Isso, lá eu vou soltar pô. polêmica. E lá vai vou, ter um gelinho pra ele tomar. Vou falar o nome de estar. todo mundo que já me deu calote nessa volta redonda. Aí, fodeu. <risos> <risos> Mas pode falar, o, mano. O Jus, ele fica assustado assim quando a gente fala de polêmica. O Guerra que vai ficar assim. O, lá, o Guerrinha gosta. É, fala Nossa, aí. Nossa, mano. O Guerrinha gosta e pra caralho. Eu, esse eu cara aí gosto. é um pilantra. <risos> ele fala, mano. Nossa, o Guerrinha fala demais, mano. Ai, meu Deus do céu. Mas vai, é isso. Mas é isso, cara. Pô, muito bacana. Muito Obrigado, bacana tá, irmão, pelo aqui. espaço, tá, velho? Show. Pô, cê, tô feliz pra vai caralho, ganhar, velho. Você vai ganhar esse título aí como que não encostou. <risos> o Cara, ó, não encostou em nada. Mano, porque eu falo muito, velho. Cara, não, mas... Porra ó. aí, tipo... Pô, falar de boca cheia é mal ah, feirão, mano. que isso, cara. Que isso, Nossa. não. Vai tranquilo. Ó, Mas obrigado, vou comer agora. Não, agora é o momento rapaziada, então é isso valeu você que acompanhou até aqui valeu você que deu like, valeu você que já se inscreveu no canal você que deixou o comentário, você que ainda não deixou, não sei o que, que você tá esperando meu amigo, comenta aí, valeu. pode falar mal de mim pode é falar isso. tudo, mano. tamo aí é só isso que a gente pede valeu, então tamo junto rapaziada Juntos pra caralho. quer deixar um alô pra alguém que você não falou ah, um alô pra todo mundo, pô. Eu amo todo mundo, <risos> meu coração é de todo mundo. Esse é o chuchu. <risos> Valeu, rapaziada. Valeu, rapaz. Tamo Fui! Já.